Go. Ah, ah, mas isto tem maior latência. Não posso, não posso estar a olhar para isto, peraí, senão não consigo tocar. Era... Boa tarde Era a todos, convidado de luxo hoje, meus amigos. Convidado de luxo hoje. Isto tem isto é, para aí 5 segundos de latência É normal. Está bem. This is okay. Twitch, então... my friend. Vês, aqui diz 11 pessoas, em baixo. Estás live, David. Então vou tocar, é? É. Vou Bora lá ouvir, ouvir um, um temazinho. temazinho. Aquele tema de abertura. Vá. Repensa... Espera aí, espera aí. 1, 2, 3. Não estava tudo ligado. Sempre dentro Seu Eterno medo De vencer Mas nada mais Havia Tento É yeah! pá, essa música é incrível, David. Isso não sei é, é incrível, e sabes, eu já me habituei a ouvir a música com aqueles cintos que tu costumas usar, aqueles layers, aquela cama que tu costumas fazer nas tuas cenas, que é incrível. Pá, e agora com, só com voz e viola estava altamente. Tu costumas, costumas tocar esta música assim, nesse formato, ou nem por isso? Ah, som, som, aquele somzinho, falta uma voz. Zoom. três tá, aqui, tá, aqui, Tá. Aqui, tá, aqui. Yeah. tá. tá. Uh, é assim, eu na verdade, esta música não costumo tocar muitas vezes porque é nova, né? E portanto, já toquei, não toquei sequer em nenhum concerto dos ditos concertos verdadeiros, porque os verdadeiros já não acontecem pelo menos há, há 20 dias, né? Pois, há 20 e poucos dias. Exato. E portanto, esta toquei só num, num primeiro, nesta ideia de concertos mais online ou mais digitais, né? Toquei no primeiro, toquei também no segundo, portanto toquei duas, duas vezes, mas neste registro sem público, portanto não consigo perceber bem o que é que a partir das pessoas, quer dizer, há um público à posteriori que vês nas mensagens e nas coisas que te mandam, portanto acho, acho que funciona, mas a minha ideia depois, quando sai o disco, é tocá-la com esses outros elementos, embora esta em particular, uh, o facto de andar a tocar agora só em guitarra e de me parecer que soa bem, está-me a fazer questionar até que ponto no disco, acho que pode fazer sentido a outra versão, mas não sei até que ponto é que ao vivo, Pode ser interessante Pode resultar ser... é Sim Portanto, Epá, nessa... eu, acho, eu acho que resulta muito bem Eu acho que resulta muito bem Aí tu diz-me uma coisa Tu ainda por bocado Estavas a falar em off E tu estavas-me a contar Uma história qualquer Da guitarra Essa tua guitarra é, é recente, não é? Sim, é uma história Que não é muito fixe Quer dizer esta, <risos> esta guitarra é recente Esta guitarra comprei Deixa-me pensar Pois, porque eu tinha uma guitarra Desde os A guitarra era de 90 Não é de 90? Por acaso, não, a guitarra era de 99, sim, e os, e os meus pais tinham -me dado para aí em 2000, portanto, quando eu tinha, não, devem ter dado de ser até mesmo em 99, portanto, até foi mesmo na altura em que, ela, em que ela foi feita, que eu tinha, na altura, portanto, tinha 17, e até agora 37, portanto, é uma guitarra que eu tinha há 20 anos, e eu normalmente nunca perco nada, portanto, não perdi, acho que a palheta com, com que eu toco hoje em dia é a mesma que, que, tocava, no, que tocava no primeiro concerto em 2005, portanto, Sou muito agarrado, acho, agarrado, aqui neste caso no bom sentido, sim, sim. às coisas com, com, com, com a cena. Deixa-me só tirar o casco. esta coisa é que estou a ficar com calor. <risos> mas, portanto, nunca perdi nada, mas isto é para contar o quê? Que nesse concerto que dei em Montpellier, em França, dia 7 de dezembro, numa das confusões, no Regresso a Casa, esqueci-me da guitarra no autocarro. É, que grande azar! Se... depois houve uma série de processos que se podiam fazer para tentar encontrar a guitarra processos esses que não chegaram a acontecer, e portanto a guitarra nunca mais apareceu, e depois então tive que comprar esta, e entretanto consegui encontrar através do Reverb, que é um género de um site, tipo eBay, uhum. em Itália, encontrei uma igual à minha, não de 99, mas de 2001, e que não estava muito cara, e também comprei. naquela de... Acho que esta, tem, por acaso, tem um som melhor, mas agora quando vejo a outra, sei que não é a minha, mas pelo menos parece que é metade da minha. Claro, Eu, nem, nem que é seja... Por estares tão uh, habituado a ter habituado, aquela guitarra, sim, sim, sim. Pá, é sim. que nós com os instrumentos, contigo também deve acontecer a mesma coisa. Tu que tens montes de instrumentos e, e aquelas coisas mais boutique que tu encontras para criar os teus sons, nós vamos ficando com, com um bocado aquela sensação de que epá, este instrumento é, faz parte, é como se fosse uma pessoa quase. Não sei se é fixe dizer isto, mas não sinto-se um bocado isso? Não, eu, acho, eu sinto totalmente isso. Eu tenho um grande problema que é não consigo vender nada a não ser, ou seja, as únicas coisas que eu consigo vender das coisas musicais, são as mesas de mistura são as placas, são os interfaces de som, né Sim porque tudo o que são teclados e coisas ou eu tenho cinco iguais e então penso ah, se é só preciso de quatro agora <risos> se for uma coisa que eu não tenha, tenho alguns teclados antigos muito grandes que pesam 30, 40 quilos e que eu acredito verdadeiramente que muito dificilmente eu vá usar aquilo yeah. mas, não, mas o vender parece que é estranho, não sei e com, com, pode, com que regularidade com é que tu pá, compras coisas, coisas sim Hoje em dia tenho, tenho comprado muito, muito menos. Houve uma altura quando eu saí do técnico e quando fui trabalhar para as para Iman's, aquilo eu acho que quase todos os meses, ou pelo menos, calhar até duas, duas três vezes por mês, eu comprava um teclado qualquer. Eu até tinha mais ou menos uma forma, quase que já conseguia perceber o som que o instrumento ia ter, era quase sempre teclados. Sim. E, e ali numa média até aos euros era uma coisa que, que, que, que eu comprava muito, muito facilmente. E quase que pela estética, pelo aspecto do próprio teclado, eu conseguia perceber mais ou menos o som que tinha. Depois cheguei a uma altura em que se calhar comecei a ter 4 ou 5 coisas que faziam sons parecidos, porque os Yamas e os Casios, tudo dali do, dos anos 80, acabam por ser todos muito parecidos uns com os outros. E depois, se calhar, são aqueles teclados que têm 100 sons diferentes, e se calhar os vários modelos dos vários Casios, em cada 100 sons, se calhar cada teclado tem tipo 10 que são diferentes. Exato. Chegou, a uma, chegou a uma altura em que eu percebi que já tinha praticamente aqueles sons todos, e que já era um bocado inconsequente a compra e que às vezes até comprava só porque esteticamente porque o aspecto me parecia giro então aquilo é deve ser giro uhum. então se calhar hoje em dia, não sei, hoje em dia comp quando compro coisas, para além de ser, quando as, as compras são mais caras mas compro muito pouco acho que antes desta guitarra, se calhar por acaso não, tinha comprado um, um, um sintetizador para tocar com o cantos de Charlie Brown para aí dois meses antes mas antes disso, não sei, se calhar um, se calhar compro três, quatro coisas por ano e de antes comprava cinco ou seis por mês né? portanto é um bocado diferente Yeah. Pá, pois, a cena dos sintetizadores tu, tu, Quando começaste no, com outros projetos musicais Há largos anos atrás Sempre tiveste esta, este, este fascínio por sintetizadores Ou foi uma coisa que tu foste ganhando À medida que, que começaste a compor E a ganhar o teu próprio género É uma coisa que já vem de ti desde miúdo Não, eu acho que muitas vezes Os, os instrumentos que eu tenho Por parecerem mais de, de, de brincar Muitas pessoas perguntam mais Se os teus pais te deram quando tu eras pequeno e não, ou seja, eu acho que talvez a guitarra é capaz de ser das coisas mais antigas e eles deram-me quando eu tinha 17 portanto todos os outros teclados que parece que são quando eu tinha 5 eu só os comprei já com 20 e tal pois, pois, pois, pois. e por isso acho que é um fascínio que só começou pegando na tua pergunta que só começou depois mais tarde, foi quando eu fiz o primeiro EP em 2005 só de voz e guitarra e depois comecei a pôr uma, uma, umas outras coisas na altura meu pai tinha -me oferecido também um metalofone e esse primeiro EP há uma música que tem assim mais é, é tudo voz e guitarra, tirando uma que tem acho que é mais uma pista só de um telefone. depois no disco a seguir em 2008, portanto ali num processo entre 2006 e 2007, é quando eu comecei então a comprar as coisas, e foi mais ou menos também a altura em que saí do Técnico e que fui para as Imanes, e portanto aqui foi tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Portanto, essa compra que eu estava a falar há bocado, um bocado obsessiva, mas no bom sentido de encontrar sempre mais um som que fosse especial, uh, aconteceu tudo depois de, de, de 2005, portanto não é uma coisa de muito tempo, é uma coisa desse período do início do projeto, portanto acho que foi o Ervo o Causador de hoje em dia ter tanta, isso, tanta, tanta coisa, o que não que para quando tu fazes os teus espetáculos tens que levar tudo atrás, não é? Ou seja, o teu formato de, de ao vivo é para é isso tudo contigo e utilizar os timbres característicos que, que desse teclado é assim compraste, não é? depende um bocadinho, depois os, os discos não têm todos esses teclados. Felizmente, exato, contigo. era isso que eu te ia falar agora. Então. Ao vivo, a mesa que eu levo tem, tem uso de 18 vias, portanto duas e duas são da Loop Station, portanto são 16, outras duas são os modalofones que são dois micros, porque é, mas não deixam de ser instrumentos, portanto é como se eu tivesse, depois também tenho alguns que capto por microfone, é como se fossem 20 instrumentos, e se calhar esses 20 instrumentos são aqueles que, que, que estão no disco, ou que estão nesses, nesses discos, este disco novo agora vai ser um problema porque pra, praticamente não usei nenhum dos instrumentos que andava a usar nos outros discos todos, porque queria tentar mudar um bocadinho o, o som da coisa, e portanto é um, é um processo que ainda não sei sequer como é que vou fazer, porque vou ter que ou arranjar uma maneira mais atual de tocar as músicas antigas, ou arranjar uma maneira mais, entre aspas, antiga, falando do, dos instrumentos, de tocar as mais novas portanto ainda é um processo que ainda não... Tu achas não que és capaz de, de, de contornar a situação, e, e visto que isto é um, um canal para quem quem está a ver pelo primeiro jeito mais sobre a parte da produção, a parte de, do sound design e a parte mais técnica né? uhum. uh, achas que tu uh, consegues abdicar de levar alguns desses instrumentos e passar a usar um computador como sampler e etc para tratar disso? Não sei, eu tenho desde o início que comecei a tocar com loops que tenho uma, uma aversão ao computador isto muito, quer dizer, não é por causa disso, mas houve uma vez que eu estava a tocar uma música do disco de 2008 que se chamava Good Sun e estava a tocar com o Luís Nunes, que é o que na, na altura era o Walter Benjamin, ou era Jesus da Mission Studio, depois foi o Walter Benjamin e agora é o, é o Benjamin e na altura ele, ele, ele, essa música, como tinha feito comigo a parte do, do piano ele estava a tocar no piano num teclado de MIDI precisamente ligado a um computador. E o concerto correu todo. Quer dizer, eu posso ter tocado mal as músicas, mas tecnicamente correu bem pelos instrumentos, a não ser essa música em particular, que o computador resolveu começar a fazer uma atualização a meio da, da música. E não sei se eu fiquei traumatizado com aquele momento, mas achei sempre. Pá, isto é. Até posso ter um computador, mas se for tipo. Se for uma MPC uma ou um sampler qualquer, mas uma coisa dedicada que não seja um computador onde a pessoa também vai ao mail e vai ver séries, não sei de quê, e depois o Windows quer atualizar e tu estás a dar um concerto. E, portanto, tenho tentado fugir sempre a isso. Neste disco em particular, não sei muito bem como é que vou fazer ainda, porque a minha procura será sempre por arranjar um instrumento que, embora possa ser um sampler, mas que seja dedicado só àquilo e que não seja também o sítio onde eu vejo mails e outras coisas. Pois, pois, é, pois. Mas como ainda não sei, mas pá, acho que vou tentar fugir sempre à ideia do computador, mas... Pá, pois então, é eu... Acho que depois o computador... Acho, desculpa. Acho que o computador depois tem outro problema, que é... Acho que facilmente entras num facilitismo, encarregas no space e ele dispara uma guia gigante e tu tocas um instrumento. E isso Exato. é outra coisa que eu tenho também tentado fugir, que é, por exemplo, há bocado estávamos a falar desta música que eu toquei, não é? Sim. Uh, se eu não conseguir meter os elementos todo, todos do disco, a música não sou a mala em guitarra. É melhor assumi-la assim em guitarra do que de repente estar uma orquestra a tocar, a tocar por trás de mim e eu ter uma guitarra. Portanto, é, é todo um, eu acho que um concerto ao vivo tem que ser um concerto ao vivo, por muito que haja algumas coisas que não têm maldade nenhuma serem, serem serem programadas, não é? Ou seja, dás prioridade Mas... à parte orgânica, como é óbvio, não é? Sim. Eu, a única coisa que não me chatei a ser disparada são os beats, porque se os beats não forem uma bateria e forem beats eletrónicos, ou se for um, se for um ritmo eletrónico, não é? A partir daquilo também saiu de, de algum sítio. Portanto, é um bocado irrelevante ter, a, ter a, a caixa de ritmos e carregar no start da caixa de ritmos ou carregar num space e disparar o ritmo que vai da caixa de ritmo. Essa parte parece mais irrelevante. Agora, carregar num botão e sair um saxofone. Se eu estou a tocar guitarra, posso estar a dizer isto e para a semana não me dá ideias, mas neste momento Claro, <risos> mas tu, neste momento, e tendo em conta que nós estamos todos a passar aqui um pá, na, na minha opinião, e acho que na opinião de muita gente de que trabalhamos no meio artístico e no, na cena dos de, do áudio estamos todos a passar um, um bocado em que estamos um bocado indecisos o que é que vai acontecer e o que é que, o que, é, o que, é que esta indústria se vai tornar. Tu tens alguma visão sobre isto? Tens alguma opinião? Queres partilhar isso ou queres avançar já diretamente para parte de, de, de, de outro tema? É assim, eu em termos de opinião, acho que tudo depende do tempo que isto demora. Acho que quando se resolver, ao resolver-se, vai haver um período novo de adaptação às coisas todas. Não vais passar de não se pode praticamente sair de casa a vamos para a live 50 mil pessoas juntas. Acho que isso não vai ser um salto junto, não é? Se as salas que têm 300, 400 pessoas, calhar as lotações vão, vão ter que ser mais pequenas. Não faço muito bem ideia o que é que vai acontecer, até porque esta se a lotação é mais pequena, embora a cultura não tenha que ser paga pelos bilhetes e, de, e tenha que ser um investimento também do Estado, se as boleteiras forem muito mais baixas, o investimento se calhar por parte das câmaras e dos municípios também vai ser mais baixo, relacionando, tendo, tendo, tendo, tendo em conta o cachê que paga aos músicos. Isso fará com que os, os cachês fiquem mais baixos. Se ficar mais baixos, todos os músicos e os técnicos receberão menos. Como é que tu contornas isso? Não faço muito bem a ideia. Exato. E acho que neste momento não há grande... Ou seja, acho que o que se pode tentar perceber é de que forma é que digitalmente se consegue manter a música e a cultura ativa para as pessoas que são, que são assim espectadores disso. Mas também tendo cuidado de que é importante sempre que as pessoas percebam que isto é uma situação de exceção, não é? É importante, eu acho que um concerto, os concertos que eu mais gostei de ver não foi os DVDs que me deram no, no Natal, não é? Exato, exato, o que eu gostei exato. de ver foi exato. os concertos em que, mais alto ou mais baixo, as pessoas estavam a tocar à minha frente. Pois. portanto é preciso que, que é por causa é, é, né? é um receio, é um receio meu e acho que é de muita gente, porque eu tenho visto cada vez mais de dia a dia, no espaço de duas semanas artistas de grande dimensão uh, a se tornarem streamers e eu fico a pensar, uh, ok eles neste momento estão a fazer por exemplo, eu dou-te um, um, um exemplo de um artista que eu, que eu gosto bastante, que é o Devin Townsend é um é um, é um gajo do Canadá que pá, faz torneios mundiais etc isto e, aquilo. E, e em oito dias no espaço de uma semana ele abriu um Twitch que de repente tem 30 e tal mil followers e todos os dias ele está a fazer talvez mais cachê no uhum. Twitch do que propriamente a fazer torneios mundiais com aquela... Coisa toda, de, pronto, sim, falta... Mas, sim, mas, sim, mas o grande problema disso é que isso é, isso é como um músico que foi aos ídolos e de repente é, é, é mundialmente conhecido nos, nos Estados Unidos. Exato. Mas, quer dizer, esta, esta frase, por favor. Mas <risos> de repente se torna... Não, os Estados Unidos só, só os Estados Unidos são um mundo, né é? Claro. Uh, ou seja, isso é tipo um caso num, num, num, em muitos outros que não têm esse sucesso, não é? Portanto, eu acho que isso, isso nunca poderá ser a saída, porque eu acho que então os músicos até uma dimensão média não vai ser de certeza com donativos e com, e com lives no Instagram que vão conseguir viver, isso é impossível, está a ver? Até, até claro. porque a própria indústria teria uma quebra máximo, né? voltava não, não, a estar a zero. Discos, os discos que não se vendiam então vendiam-se ainda menos, porque era só compras online e isso também não é bem assim, não sei, mas eu acho que a parte da música, se tu vises isso de forma transversal aos negócios, que são os restaurantes, que são os bares, que são essas coisas todas, tudo isso vai ter que ter um funcionamento e, portanto, a música vai, vai, vai acompanhar esse regresso dessas iniciativas todas. Porque os restaurantes não vão estar abertos ao almoço, a servir almoços, em quer dizer, isso pode acontecer, mas à partida não é, Exato. Não é esse o objetivo. Né? Portanto, não consigo, voltando à pergunta do princípio, acho que não dá para ter uma grande objetividade sem perceber até onde é que isto vai, porque ainda se está muito, não sei se é no princípio, se é no meio, se é onde é que é, que é mas ainda está a palpar terreno do que é que pode acontecer. Eu acho que as próprias pessoas houve este boom muito grande do, do, do live inicial, e eu já há muitos amigos meus que já estão fartos disso, portanto, isto também não é assim tão, tão, tão intenso ou tão. Exato, exato. É uma tão... Coisa, foi uma coisa espontânea, foi a primeira Sim. reação, não é? é tipo, não acho olha... que seja uma substituição válida para tudo o resto. Claro, é, portanto, também acho que não. Portanto, portanto, não sei o que é que substitui, eu não substitui, mas Olha, só, David, só o tempo. mudando de tema Sim. e visto que toda a gente está farta de ouvir falar disto, que é um tema que é pertinente e está aqui, né? estamos a vivê-lo Mas vamos àquilo que... da parte da produção, diz-me uma coisa e, e, e só para termos mais um bocadinho de conversa porque eu acho que nunca te perguntei isto Nós já nos conhecemos há algum tempo e a forma como nos conhecemos foi engraçada, não é? porque nós vivemos bem perto e, e almoçamos, um, acho que foi um dia qualquer, estávamos ao almoço, eu estava a fazer o disco de Diabo na Cruz e pá, e tu entraste em conversa com o Jorge e foi a partir daí que nós começamos automaticamente assim a falar mais e até que acabei por conhecer o teu trabalho, porque pá, <risos> eu sou uma pessoa completamente despistada e trabalho neste meio, mas ando sempre assim um bocado e quem me conhece bem sabe, sabe disso mas uh, a pergunta seria... Desde o teu primeiro full length, ou seja, o teu álbum completo, tirando os EPs que tu tens, que é o 100 Miles from Thoughtlessness, até este disco, qual é a curva para ti? O que, é que, o que é que mudou completamente de técnicas de trabalho para este disco agora? Passou de eu não saber fazer nada a conseguir fazer algumas coisas. <risos> Essa, Achas acho, que essa, que foi isso? acho que essa é a mudança principal. <risos> Passou-se do, do, do registro de eu não fazer a mínima ideia do que é que era gravar um disco e ter comprado uma coisa que na altura se chamavam as workstations. Que era porque até posso ir buscar ali se quiser. Depois posso mostrar. Sim, sim, que era é tipo uma mesa, Que é tipo uma mesa no. Então, eu vou lhe buscar. Ok, ok, ok. Eu sim eu aproveito para dizer: epá, de repente temos aqui muita malta. Pessoal, vocês conseguem escrever no chat? Digam-me só. Conseguem escrever e Façam as vossas perguntas, porque daqui, daqui a pouco vou ver as vossas perguntas para o David. Se quiserem, tiverem, aproveitem agora. Eu obrigado por estarem a assistir. Ah, e essa, essa ficaste, foi a tua primeira... a falar comigo, não? Não, não. Estava a falar com, ah. com a malta que está aqui a assistir. Ah. Sim, isto é, isto é a primeira coisa. Eu comprei isto não sei quando, mas há alguns para em 2006, porque devo ter visto num sítio qualquer, que havia umas mesas de mistura que gravavam e que saía logo o CD e tudo e eu devo ter pensado, ah, isso é incrível, então aquilo que pessoa grava sai logo é só pôr na loja, <risos> mais ou menos, né Mas pronto, mas esse primeiro disco de 2008 eu gravei dentro desta, desta... Esse é o Yama, qual é que é o modelo dele? É o AW16G e, e tu consegues ter isso, tens, tens vários prés, né Eu esse não usei, eu vi tem, um da Roland parecido sim isto, sim, isto tem 8 prés e tem 16 vias só que as últimas 4 são estéreo, portanto na verdade só tem 12. Okay. E, e então esse primeiro disco só tem estas vias, só tem, ou seja, não é um gravador de pista, limitado, mas é um gravador digital, ligeiramente manhoso, com, com uma limitação a nível de pistas, pronto e na altura esse disco gravei tudo aqui, depois a mistura não fiz aqui, tirei, exportei as pistas aqui e fui ter com, com os gerantes a Barcelos, Sim. e fiz a mistura do, do disco lá. Mas, pronto, nessa altura que eu sabia era, era esta parte, né? E depois daqui passei para um computador em que já tinhas um sistema ou um software de, de, de gravação em que percebi que compravas as placas de áudio às quais ligavas os microfones e então os discos depois foram passando Disco, discos após discos e eu fui melhorando essas coisas. Portanto, em termos de, do registro de produção e de, e de gravação, eu como não, como não conhecia muito bem sequer a dinâmica de, de, de estúdios e como a minha coisa era muito sempre de... Eu, eu normalmente não tenho uma ideia de uma música à partida nunca e é tudo uma cena sozinha de uma, de uma busca grande por, pelos sons que me fazem sentido uns com os outros. E portanto nunca me fez sentido pensar, bem, vou marcar, na altura nem sabia como é que se fazia, mas vou marcar uma, uma semana de gravações no estúdio da Valentim Carvalho. Era impossível fazer isso porque eu tinha que levar um camião, na altura mais pequeno do que hoje, com os instrumentos todos e depois tinha começado a experimentar e portanto como, como eu era se cara, um bocado preguiçoso e aquela ideia de fazer as maquetes nunca me fez muito sentido eu ia praticamente gravando o disco à medida que ia fazendo e eu acho que isso se manteve até aos dias dois hoje. hoje em dia com o um material melhor e portanto as coisas ficam mais bem gravadas e portanto este último disco, o processo de mistura foi ligeiramente mais fácil e o resultado final, acho que está consideravelmente melhor do que neste primeiro Assumindo eu que é bom que os discos Tenham também o som da altura em que foram feitos Eu, é? tenho, eu tenho o privilégio de já ter ouvido O disco completo Até estivemos até juntos aí nessa sala E pá, o disco está incrível E eu acho e eu acho que tu uh, Não é melhorar nem piorar, piorar Porque tu, todos os teus discos são incríveis Tu, tu mostraste-me aquele disco de piano Uma abordagem completamente diferente E acho que tu fazes várias passagens Ou seja, é como se tivesses vários sentimentos musicais em cada disco O que é uma hum. cena engraçada Que eu gosto, gosto bastante no teu trabalho eu, eu, eu acho que os discos Tal como eu estava a dizer Que cada disco sozinho vive dessa Quase que música a música A pessoa vai aprendendo também não é? Eu acho que disco a disco eu também fui aprendendo um bocadinho a conseguir tocar melhor as coisas Acho que hoje em dia consigo tocar Não sou um exímio tocador de nenhum dos instrumentos mas, mas claramente toco melhor as coisas do que tocava nesse de 2008 né? Portanto, e, que... no, e mesmo no que toca a parte da produção tiveste que ser autodidata a, a, a Aprender a trabalhar com software A gravar E este disco tu, tu, tu, gra, tu gravaste todo no teu estúdio né? uhum. E grande parte do disco a mistura é, é tua Sim, eu fiz a mistura também com, com o Zé também Só que em vez de eu estar a ir com ele e ir, ir ter com ele com as, com, as, com as pistas exportadas, ele veio ter ao estúdio que eu tenho e foi aí que, que, que fizemos a, a mistura. Portanto, mas até isso foi, foi, um, foi um processo engraçado porque foi mais uma, ou seja, tive, tive mais presente na mistura do que estar a fazer. Uh, montes de fecheiros e montes de versões a dizer ah sobe aqui um bocadinho, baixa aqui, vira para a esquerda ou põe mais para a esquerda, põe mais para, põe mais para, para a direita aqui consegui chegar a um... Ou seja, foste mais interventivo no que toca à mistura tiveste mais, mais não, margem não, de manobra não, não, não. não é? Eu sou sempre muito interventivo o facto de estar mais próximo, acho que foi mais rápido Exato. eu acho que, eu, porque às vezes as pessoas perguntam então qual é que é o produtor que vais escolher para o próximo disco e às vezes eu até sinto um bocado que posso estar a ser um bocado egocêntrico demais mas não, mas a grande piada dos discos correndo o risco dos discos de depois ficarem todos iguais e não haver de repente alguém que, que tornasse a minha música assim ou um assado a grande piada para mim são os arranjos quer dizer, o fazer a música de base é um desafio grande até a questão do cantar em português é agora um desafio novo também mas a parte dos arranjos e do põe e do tira e do apaga e não está bom e agora corta aqui e mete esta parte que está no fim mete para o princípio e metes... isso é o... é o jogo que mais me diverte na questão da, da produção das... e isso é a produção não, é o que mais me diverte mesmo, mesmo no fazer as músicas e isso é a produção, portanto eu acho que nunca conseguiria quer dizer não é? eu digo nunca mas a pessoa nunca sabe né é. mas até mas, agora dá-me bastante gozo essa olha, essa parte naquela naquela tua música a nova uh, que é o neutro aliás uhum. tens tens dois singles novos Pá, tu tens ali uma cena de, no no no beat inicial que são aqueles layers de sons Tu queres, tu queres explicar mais ou menos como é que tu conseguiste chegar àquele espaço? Ou tu preferes avançar primeiro, com. Primeiro, primeiro tenho que me lembrar o que é que estás a falar, que eu não sei é claro. <risos> eu, eu se puser a música aqui a tocar, posso, porque este live na Twitch dá, mas depois como, vamos pôr o, como vou pôr o vídeo no YouTube, ele vai bloquear. Eu não queria ter áudio bloqueado neste vídeo, percebes? Então deixa-me ouvir aqui no telefone, peraí. <risos> Para quem ainda não ouviu, vai ouvir neutro, a música neutro, eu posso pôr aqui, mas depois o YouTube vai-me. vai-me bater. Deixa ver, aí Eu tenho o um problema de. Quer dizer, eu lembro das músicas, mas como, como, como é um processo longo de, de põe e tira, põe e tira, põe e tira, põe e tira. Põe e tira. Como, por exemplo, agora saiu esta, esta na sexta-feira passada e, e como há a questão do videoclipe e tudo, estou muito mais por dentro dos ambientes todos. espera aí. É essa é que está a dizer? Se quer dizer, sei qual é a música, não vou lembrar de qualquer. Tipo. Tens aqui uns layers, já estou já a tocar a música. A malta já está toda a ouvir. Vou só deixar esta intro. Ah, mas eu não ouço não está no, no, no stream? Ah, tá então peraí, mas então, eu, eu, eu, eu vou ouvir... Ou seja, tudo o que entra antes do piano Aqueles Sim, layers de percussões é. Gostava que tu me explicasses Se fosse tu que sampleaste Se fosse simples que tu arranjaste Espera, espera Eu estou a ver, é muita pouca gente a escrever pessoal, Está aí quase 50 pessoas E ninguém escreve. Será que há algum problema com o chat? Digam-me, por amor de Deus Estão só ouvidos, fica o... bem! Olá, olá, leite creme, olá. Bom nome, pá. já sei. Sim, então isto, isto tem a guitarra e tem, tem uma parte rítmica forte. Toda, toda esta parte rítmica vem, vem toda de um, de um, de um sintetizador pequenino que se chama Organel. Mostra, este mostra, aqui. mostra. É isso que a gente quer saber, pá. este aqui que foi. Que foi ah! Vem tudo mais ou menos deste. Que tem uma coisa engraçada que é, como se costuma chamar, quer dizer, não é que não, não sei se costuma chamar assim. Não sei como é que se costuma chamar, não vou dizer. Mas, pronto, mas diz mas o diz? Não, não, não. É tipo um é um, é um género de um, de, um, de um sintetizador, mas que não está fechado quando tu o compras. Portanto, tem uma programação interna que se chama Pure Data, okay. em, em que quem ente, em que quem entender dessa programação pode ir programando novos tipos de sons, novos tipos de coisas. E depois eles têm um site em que tem o arquivo daquilo que todas as pessoas lhes vão enviando e, portanto, quase que diariamente há novos emuladores de, ou de um Teramine ou de um Rhodes ou de coisas mais fora uh, e por exemplo há uma coisa que, que eu usei praticamente em todas as músicas deste disco que é, um, que é uma caixa de ritmos que se chama Office e o que é que isso quer dizer? Quer dizer que todos os sons dessa caixa, dessa caixa de ritmos desde o que está a simular mais ou menos um prato de choque a um bombo é tudo feito com coisas de escritório e portanto são lápis a escrever, são cliques de, ra de, de ratos são teclados, percebes? E, portanto, é bem incrível tem, é e, e tu dá-te bem. Tu tens um background de, de informática, não é? Sim, eu tirei um curso de eletrotecnia e computadores no técnico, mas o tal, tal, tal como se tu me perguntas tu, que eu não me estou a lembrar do arranque de uma música que fiz há um achas que eu me lembro do curso que fiz há 10, né? Muito bom. Pá, mas bom essa lembrar. cena é muito fixe e por acaso já, já tinha estado aí contigo e estávamos de volta desse sintetizador Mas por acaso. É não... só e, é, e é inacreditável. E não, não, não me tinhas falado dessa cena do, do, do Pure Data? Ou seja, tu consegues programar. O Pior Data, para quem não sabe, é uma espécie de linguagem de programação, mas em módulos, como o Max MSP E a partir dessa linguagem, vocês conseguem construir módulos de sons. É um sistema modular. Eu fiz uma instalação numa coisa em, em Lolé, Uma coisa, num teatro, pronto. Não é uma coisa... Ah, conta, que essa é boa. Conta. E, e, também fiz, e, e também fiz em Pior Data. Eu acho que uma das vantagens... Estavas a perguntar do, do técnico, e eu não me lembro de nada do que dei, nem de nada do que aprendi. A não ser... Uma facilidade grande de compreender a programação. Pronto, Eu acho que isso é, isso é a coisa boa. Ou seja, se vir um, um vídeo do YouTube a explicar o que é que é o Pior e como é que funciona, não logo imediato, mas consigo perceber mais ou menos como é que a coisa funciona. Uhum. Tanto, tanto neste teclado, como, como estava a dizer há um bocadinho, tu perceberes como é que funciona. Eu sempre usei o Logic. E agora o, o Arantes, o rapaz que eu estava a dizer com quem faço a mistura, uh, falou-me antes de começarmos este disco: Pá, tens que mostrar o disco numa coisa que é o Mix Buzz e eu, é pá, não queria nada mudar do logic porque isso vai fazer com que eu tenha que exportar as pistas todas, que são 50 pistas e importar no outro, a verdade é que chegámos aqui, eu exportei as pistas porque eu disse, David, quando experimentares aquilo vais perceber que não sei o quê, eu exportei e importei no outro programa e é verdade que tu, numa semana a mexeres, consegues perceber como é que o software funciona, exato, eu acho exato. que aí o técnico e esse background de, de de computadores ou de informática ou de matemática ou do que é que seja dá, dá essa facilidade de conseguir aprender e também esquecer. Exato, exato, exato. Pois, já, como toda a gente consegue ver, temos aqui o Lógico aberto e o David e, -nos, e estávamos aqui a preparar qualquer coisa para sentirmos o processo criativo e agora vou queres avançar, que tens alguma ideia que queiras avançar? Ah, não isto, Aquelas pistas estão gravadas ali foi, foi uma coisa de piano que eu fiz há bocadinho quando estávamos a ver se isto funcionava. É que o David é incrível no aspecto em que nós estávamos a preparar a sessão e o David, ó oh, David, tu tens de pôr o um micro para ali Não sei o que, aí, que eu tive aqui uma grande ideia pá. Se calhar vou usar esta cena para um som de design Estou a fazer, o que é, pronto é. Eu sinto perfeitamente O que estava a dizer, conseguiste chegar a uma poder... ideia aí? Não, aqui, este piano está aqui Eu acho que é gira, acho que vai dar para usar alguma coisa Agora, isso tanto funciona para o bom como para o mal que é. Agora se estiver a pensar não vou conseguir fazer nada né? Mas eu acho que o meu processo criativo De composição de músicas, do que quer que seja É ligeiramente uh... Qual é que é a palavra? Não é não é simples explicar porque nem sempre é igual e porque vivo daquilo que eu estava a dizer há bocadinho de não faz sentido ir para um estúdio uma semana porque as coisas não vão acontecer dessa forma. E portanto é um processo grande de fazes, faz, faz, faz, faz, faz. E portanto não tenho, não tenho tipo uma regra em que tu me perguntes como é que eu faço? Eu digo, não sei. Normalmente as músicas dos discos vêm com uma base antes de eu chegar ao estúdio, vêm numa base de ou de piano ou de guitarra e depois a partir daí eu tento construir a coisa quando se trata de outros projetos, de bandas sonoras de filmes, ou, ou de peças de teatro, ou do que é que seja, aí em vez de ouvir com essa base de trás, uh, começo do zero e começo a experimentar coisas, umas em cima das outras, e de repente quando faço uma coisa qualquer que me parece mais ou menos, gravo isso, ponho outra por cima, depois corto, pronto, e é um processo se calhar de demorar um dia a fazer uma música ou demorar duas semanas. Percebes? E aquilo que eu estava a fazer há bocadinho. Eu já não lembro bem como é que era, deixa-me só vir a ver se eu me lembro. Aí. nota eu acho claramente isso pode funcionar bem num filme percebes? e agora depois daqui se eu gravar este bocadinho que eu gravei há bocado e, se e tu, e vi, bocado, tu se tiveres que fazer áudio para vídeo tu tens, tens por norma usar, olhar para o vídeo e tirar ideias ou tu já tens um conceito ou seja é tudo conversado tens um conceito e hum. Não, eu sou muito fraco com os, com os conceitos, uh, quer dizer, não é fraco com os conceitos, eu acho que sou fraco com os conceitos no arranque, ou seja, eu, eu gosto que as coisas todas se liguem no final, mas, mas em relação à música em particular, uh, se tu me disseres, ah faz uma música uh, para um balão subir até ao teu andar, rebentar na varanda e cair cá para baixo e depois estão piriquitos dentro, dentro do balão, Pronto não tem interesse de história, mas é a história que eu me vejo. Pronto. como é que tu te foste lembrar dessa história? <risos> e, de e se tu me disseres isso eu digo assim, não dá então filma um balão a subir que rebenta na varanda e caem com os piriquitos e eu ponho ali o balão a subir com os piriquitos e fico a olhar para aquilo e há uma altura qualquer em que de repente uma nota ficou incrível com o biquinho do piriquito a fazer assim, Exato. Eu penso, olha fixe então é a partir dali, percebes? portanto às vezes até, até tipo em espetáculos de... de... Tem coisas mais de teatro, que é quando as coisas às vezes são assim mais, mais, mais experimentais. Às vezes o encenador, ou quem, ou quem é o responsável pela peça, diz-te palavras muito bonitas para significar o que é que ele quer. E eu digo, não dá assim, porque essas palavras não me dizem nada. Uma coisa ser mais industrial, ou ser mais contemporânea, ou ser mais moderna, ou ser mais o que é que seja, não. É, tem que, tem, tem que conseguir ver o movimento que vai acontecer, para depois perceber o que é que me parece que fica bem e depois perceber se isso encaixa ou não com o... Com, com, com o que com, está, que está exatamente, que é. com o contexto. Portanto, portanto eu tenho aqui, no estúdio, no estúdio tenho tipo o computador principal e depois ao lado tenho um outro monitor pequenino onde eu ponho sempre as imagens que tenho na questão dos filmes ou na questão das, das peças, o ensaio, por exemplo e é depois olhar para lá que vou tentando fazer as coisas. Eu acho que depois de... desse primeiro momento em que há uma coisa que encaixa já não preciso de estar sempre a olhar para lá porque a base já foi feita em função daquilo e portanto o resto já pode ser só... Esteticamente, aquilo que me pareça adequado ao contexto da coisa ou, ou, ou ao tema, mas a primeira, o primeiro instrumento, a primeira linha tem que ser muito está muito relacionada com a imagem. Sempre. E por norma, tu começas sempre com quer dizer, pode alterar, não é? Mas tu, tu sentes-te mais melhor a compor no piano ou agarras-te mais à guitarra quando vais começar essas ideias? Eu acho que nas ideias de, dos filmes e das peças, ou seja, tu. Tudo o que não vem já feito com o arranque, eu começo quase sempre no piano. Exato. As outras coisas, mas isso até pode ser por preguiça, às vezes, porque eu acho que é sempre mais fácil pegar no teclado MIDI e tocar piano do que ir buscar a guitarra e pôr o microfone e ir para outra sala e não sei o quê. E quando estou a fazer isso, de repente já não tenho, já me esqueci de tudo o que é que ia fazer. Exato, exato, exato. Portanto, eu acho que poucas são as músicas em guitarra que eu fiz, ou seja, poucos, poucas são as bandas sonoras que eu fiz que verdadeiramente já têm, têm músicas em guitarra. Nunca tinha pensado muito nisso e acho que é um bocado por isso. Eu estou a ver as imagens e, e pego sempre naquilo que me parece. Não é bem o que é mais fácil, porque também sou é capaz de levantar e ir procurar os instrumentos que tenho aqui. Mas para um primeiro arranque, acho que a assim cena é do teclado MIDI, que te simula. Este é um, é um plugin que eu tenho que se chama Piano que tem um som fixo de, de piano. Pois é, era isso que eu queria falar contigo. Tens algumas ferramentas que tu sabes por norma. Ok, vou puxar. Tu és, tu, tu és de usar templates, tens um template montado. Para quem não sabe o que é o template, que há muitas pessoas que estão a ver esta stream, que acho que é pelo gosto musical e não tanto pela parte técnica visto que é uma stream mais técnica o uh, um template é quando, quando temos um conjunto de coisas já pré-feitas ah, eu nunca tenho e começamos, eu... tu, tu não... Nada, nada eu até tenho, tenho um problema que é eu neste último disco perdi pá, horas e horas e horas, quer dizer, primeiro quando, porque eu antes deste disco ou quando arranjei o estúdio novo, comprei um computador novo porque o computador que eu tinha antigo já, já encravava com, com as 40 pistas ao mesmo tempo e havia montes de coisas que eu nunca tinha instalado porque o computador que eu tinha não permitia instalar essas coisas todas então quando de repente comprei um computador um bocadinho mais rápido, ou bastante mais rápido, que não tinha essa limitação, de repente foi olhar para todas as notas que eu tinha de, de, de emuladores de, de coisas de VSTs e de coisas digitais, e instalar tudo. O que é que é o problema disso? Há montes de, de instrumentos que vêm com os seus próprios presets, mas que são 500 para cada teclado. Exato. E o que chegou a acontecer neste disco em é montes de vezes eu ter um bloco da música para ir de um minuto e meio a dar em loop, e eu encostado aqui para trás na cadeira com o teclado aqui na mão a carregar só na seta ou seja gravei uma coisa em MIDI que gostava do ritmo muito bom e a percorrer os 500 presets de olhos fechados a ver como é que começava bem e houve várias músicas que eu preenchi em que eu percorri os 500 ou os 1000 presets de, de, de alguns de, de alguns que tenho aqui é pá, isso e, portanto, é incrível ou seja tu, Tu tu, Desculpe interromper-te, tu, tu, tu perdes algum tempo, por exemplo, eu conheço malta de produtores e já nos outros streams temos falado, existem vários tipos de produtores na né? parte criativa. Há aqueles que, por exemplo, no, passam um dia inteiro a criar sons, ou seja, o processo do, do desenho de som, e no dia a seguir vão, vão utilizar esse som, ou tu preferes explorar um preset e fazer tweaks a esse preset até chegar ao som que tu estás mais à procura assim, Mais uma vez, dá para fazer as duas da, coisas. Exato, exato. Eu, fa eu faço sempre muito essa última: ou seja, eu estou a fazer uma música e às vezes nem sei bem o som que quero, mas sei que falta ali um som qualquer. E então, nessa altura, vou fazer essa procura enorme, enorme, enorme. Sei lá, agora estou a fazer a banda sonora para uma coisa de um, de um projeto de videomapping mapping grande, grande, quer dizer, que vai acontecer nas, nas ruínas do Carmo, que era para acontecer em maio, mas a partir de agora será em setembro ou outubro, mas não se sabe, depende uhum. do de que vai acontecer. E aí. Aquilo está dividido por nove capítulos e, por exemplo, cada capítulo eu converso com eles e há, e há um tema à volta daquele capítulo. Por exemplo, agora o capítulo que estou a fazer tem a ver uma coisa com, com o Marquês de Pombal. E, e então quero se uma estética que seja uh, ligeiramente daquela época. E, portanto, aí se calhar em vez de eu começar a imaginar desde o princípio até ao fim, não. Sou capaz de procurar aqui. Vou ver um cravo e faço uma linha de cravo. E agora faço uma linha mais calma de cravo. Agora faço uma... Uh, muito parada, só com bordões e de repente tenho ali três momentos daquela época, e a seguir, quando for estruturar, já tenho aqueles três momentos que pensei. Ok, então, ok, tipo, ok. Mas este projeto em particular é uma coisa muito particular porque cada, cada bloco vai falar de um tema e esse tema tem um contexto musical à partida. Uhum. Agora, se for uma banda sonora em que há uma parte ligeiramente mais triste ou mais alegre. É música a música que eu vou procurar esse, esse som. Até me acontece mu muitas vezes de pensar é pá, aquele teclado que eu usei na outra música que era fixe e vou abrir a sessão para perceber qual é que era o preset. Portanto, não não. Ah, okay, okay. não tenho templates nenhums. Nunca tenho. Por exemplo, deste, deste do organel que estava-te a dizer pá, como usei muito e tudo o que foi ritmos fiz praticamente tudo dali houve uma altura durante o processo do disco hoje já não sei, mas na altura do disco eu sabia o que é que queria já. Isto tem um, isto tem um som de teramine incrível e acho que pelo menos em 3 ou 4 músicas Eu uso o teramino dali E eu à vez estava a ouvir a música e percebia Não, aqui faz falta aquele instrumento E portanto já, já sabes buscar. onde é que está, não é? Mas isso quase nunca acontece Tu, tens, é por... tu tens o OP1, também não tens? Não, esse não quer ser muito muita cara Ah, ser... ok, ok, ok eu... Este custa 500 <coughs> euros, o OP1 custa 1200 aqui Exato, tem. exato sim, são, são, são, são bestas, a palavra, bestas São bestas diferentes, não é? Eu tinha a sensação que tinha estado aí contigo e tinha visto o OP1 Ou tinha não, um não, emprestado não, ou... não, Deve ter falado que gostava de ter mas que nunca tive Ah ok é okay, assim. ok ok É porque no outro dia estava a fazer a stream com o Rafa E ele estava também a mostrar um, as cenas dele epá, e, e depois sacou do OP1 E eu disse-lhe assim epá, tu pois Podes terminar os isso. outros todos que tens aí à volta <risos> e, usa, e usa só esse Olha David qual é o teu go-to piano Já que estás aí no meu de piano qual, Esse o é, meu piano o, o go -to ah, é o piano tech O go-to é o que? É o nome? Não, o go-to é qual é aquele que tu agarras primeiro quando queres uh... ah, tá bem, não, <risos> começar isso, a trabalhar um piano. Isto é sempre um, o mesmo, isto é um plugin que se chama piano, Pianotec. Eu acho que... Tu tens o plugin aberto? Tenho, é este aqui. Ah, aqui. pois nós não estamos a conseguir a ver. Não, não, não, não, não tinha aberto, tinha aberto aqui só, não, peraí, é este ah, aqui. Ah, ok, ok, ok, ok. Deixa-me aumentar aqui a janelinha então. Então sou mesmo, badda, fixe, gordo curto Olha, é muito fixe por acaso. Mais stage, não é? E consegues um modelar de... tudo, tens aí vários tipos vários, vários de, de piano por, por acaso, também há um muito afixo do, do que, é um, que é o que se chama Una Corda, não sei se já ouviste falar Não, costumas usar? Eu, do, sim, também uso, mas que é um bocado mais, mais conceptual entre aspas, Mas que é feito pelo, pelo Nils Fran uhum. Que é igual, supostamente, é um emulador de uma cena que ele tem E que depois ele fez aquilo com, com Lá com, com as pessoas da Native Instrument, acho eu Esse, esse é Pianotec, caso. já sei qual é que é Esse Pianotec, para quem não sabe, é uma coisa mais geek agora É... é é, é modulação física ou seja, não são sempre os que estão a tocar é physical modeling sim, sim, sim. Yeah. e todo ah. o processo é feito matematicamente para chegar a um timbre, ou seja, o som do piano é sintetizado mas soa muito bem, depois com os reverbs e as modulações todas, fica muito bom há uma coisa que eu não devia dizer, mas o meu disco de piano é feito com este plugin, não é com um piano a sério ah é? é. olha, estás a ver pessoal quem sabe disso, acharam que tinham um perguntado e eu tinha fugido ficam a, a, Fico a, a saber agora <risos> Não, mas isso tem uma justificação, que é, eu sou um bocado esquisito com os tamanhos das músicas, com as estruturas das músicas e com as velocidades das músicas. E uma das grandes vantagens do MIDI é que é fácil cortar um piano. Exato. Quer dizer, não só um piano, mas também outros instrumentos. Mas neste caso, se eu quiser pegar na parte dali e pôr para ali, eu tinha músicas com cinco ou seis pianos ao mesmo tempo, ia ser muito mais complicado se, se, se tivesse sido um piano a sério. Pois. E portanto foi por isso na, na altura quando descobri este, este plugin que foi um amigo meu como disse, uh, mas tu... acho, acho que me disse acho que foi quando apareceu na altura, foi precisamente por isso porque o piano parece que é muito fácil de emular, mas não soa, soa quase sempre mal. Por exemplo, os sopros às vezes parece muito mais verdadeiro do que, do que, do que o piano. O piano é muito... É muito fácil parecer falso. Quer dizer, parece sempre falso quase os, os, os, os plugins. Este também não parece. É, as bibli... Aquelas bibliotecas que são feitas de samples para contacto e etc. Pá, como são captadas e são gravadas, eles conseguem ir buscar coisas incríveis. Eu também tenho várias coisas do contacto e, <risos> e, não, e os pianos nunca, nunca gosto muito. Eu, agora... eu também tenho uma cena chata com o piano que eu toco sempre muito baixinho. E os pianos realmente são bons. Imagina, a pessoa vai a um site e diz: Olha, este plugin de piano é bom. E depois, nas demos, estão as pessoas todas. É sempre, tudo... <risos> é sempre tudo incrível tu, parece tu aquelas, aquelas demos para essas demos dos equalizadores quando aparecem demos para os equalizadores vêm todos cheios de curvas aqui para ali de forma a mostrar o que é que aquele plugin é capaz de fazer, mas aquelas curvas não são nada reais, ou seja não. não. É eu acho coisa. que alguém, alguém que toque muito bem piano e que acima de tudo toque com força consegue buscar aquele som que eles têm nas, nos, nos, nas, no, nos teasers mais ou menos né? Exato, exato. agora eu pois, como toco sempre muito baixinho gosto do piano que fica bonito assim, calmo. E às vezes não ficam Mas pronto. Mas esse piano soa bem, pá. E estavas a falar que tinhas outro, outro piano que também costumas usar? Era o U na corda. Deixa-me encontrar isso. Não sei onde é que está. Espera aí. Caros amigos, caso tenho Aquela pergunta, olha, tens aqui vários. Grande David. André Freitas. Pearl Slam. Piano lindo. Mr. Speedrow qual é o workflow de fazer música para cinema e trabalhar com o realizador? Ok, já está respondido. Pois, já, já falamos sobre isso. Se tiverem algumas dúvidas que queiram colocar pessoal, se o David tiver à vontade com isso... Eu respondo a tudo, eu posso não saber responder. <risos> não respondes, respondes como tu sabes e a forma como tu costumas fazer. É? Eu estou a ver, ver lá tá? atrás, é um DX7 que tu tens aí. Não, tu c... só queres coisas caras, eu não tenho as coisas caras. Pô. Não, homem. <risos> Qual O <risos> tá? último, está mesmo atrás de ti. Mais lá ao fundo. 15. Não, lá atrás. Não, lá atrás. Ou seja, não, tens atrás. aí montado ah, um. Exato. Ah, o não, não, aquilo é um Korg que se chama Korg Micropiano. Ah, o Micro Korg. Não é Micro Korg, não. Korg Micropiano. Ah. Que é uma coisa que eu comprei do Japão porque supostamente foi uma invenção que a Korg tinha. Uma invenção não, foi um projeto da Korg para tentar fazer um, um teclado muito portátil com um som de piano relativamente bom, mas aquilo não pegou. Porque, tá, porque acho que, imagina, o piano é bom, mas comparando com o Nord não é tão bom. E então eles deixaram de vender na Europa e na altura, já não sei, quem é que me falou disso? Alguém que me falou, não sei se não foi o Nelson Carvalho. Alguém me falou disso, olha, tens que experimentar estes pianos, que eu na altura, não sei quem tinha, mas agora já não há venda cá na Europa, mas vai ao site deles, já estava para mandar a vida do Japão. Mas e eu comprei na altura, pronto, e o som de piano para, para, para o meu registro que eu queria, que isso foi precisamente para conseguir tocar o disco de piano ao vivo. Eu queria um, um teclado, ou um piano que, tivesse, que fosse pequeno, que eu conseguisse encaixar nos mei, no meio dos meus instrumentos, mas que o som também não fosse um mau som do piano exato, exato, aqui, exato. acho que funcionou estou aqui a procurar ainda daquilo acho Opa, que enquanto de... procuras isso há aqui uma pergunta que foge um bocado ao contexto mas eu, eu, eu, o Leite Creme 1984 pergunta qual é o teu prato preferido o meu? agora estás a falar de prato de comida certo? é qualquer peixe no forno com castanhas Eipa, isso foi arrojado não é nada arrojado, é, é a coisa mais fácil de fazer de, a de... sério? é compras e medes numa, numa travessa e medes no forno espetáculo, costumas, tu costumas cozinhar? bastante? não, isso é uma boa pergunta, quer dizer, não sei às vezes não, não, não sou um grande cozinheiro mas bom. se houver uma receita, eu gosto, gosto de seguir receitas bom. ok, vamos ao bastante, piano mas também vamos ao gosto, de, gosto de, é... de comer no Paquito ah, claro o Paquito é o um restaurante que ele falou há bocadinho onde nós nos encontramos exatamente, e que por sua vez é muito bom damos aqui props, damos aquele props aqui ao, ao Sr. António eu acho que saiu o Paquito. Muitas pessoas, acho que muitas pessoas eram menos que sem o Paquito. A Sofia. Espera aí. Tens aqui várias perguntas, David. A pessoal começa a... O Gollum. Quando é que o Nazaré está a pensar em fazer mais concertos nacionais depois desta fase? Queria muito vê-lo ao vivo. Pois é, olha, Gollum, eu acho que vai ter que ser a seu tempo. Não, Supostamente o disco novo vai ser em setembro. E portanto, a partir daí, setembro, outubro, novembro, dezembro e mais para a frente, se as pessoas quiserem que eu toque nos vários sítios, era uma ideia de, de, de conseguir tocar o máximo possível para promover o, o disco novo. Agora, com toda esta questão, não se sabe ainda a partir de que altura é que será válido não as pessoas saírem de casa, porque isso acredita que se o pico é na tal questão de ser em junho, que depois começará a existir alguma normalidade, não é? Mas a questão dos concertos, com 300, 400, 500 pessoas, até 1000 pessoas, não sei como é que como é que isso vai ser, mas a ideia é ser a partir de tempo. Eu acho que estou agora... muito negativo em relação a tudo. Mas isso sou eu. É por norma. Ora, é esse é pior... Ah, tu tens esse... O, Kine... o Kinetic Toys é tão bom, pá. E não é crecado, eu comprei. Claro, mas olha, toca lá. E aí, então, esse Ei, cena... E essa polpazinha no início. Batido. E tem uma cena, da fixe que é onde é que ele está. Para é que eu vou aumentar o tamanho do, do lógico. Olha, diz-me uma coisa. Tu usas o lógico desde sempre ou qual foi a tua primeira dó? Estive no endo. Ah da de de Depois, desde de que, que, que. Não é desistir, na altura do Noendo não percebia assim muito, nem sequer usava grandes plugins nem nada, era só mais como forma de, de conseguir gravar. Depois, quando comprei o primeiro computador, na altura comprei o Mac, na altura o Logic, acho que não, o Logic ainda é, na, na altura que era, havia uma versão que, que até o Luís Nunes, o tal Benjamin, que eu estava a dizer há bocadinho. Quando eu fiz o primeiro disco, ele tinha uma versão do Logic para o PC e eu fiquei sempre com a questão do Logic na cabeça, que era um, que era um programa fixe. E depois, quando comprei o iMac na primeira vez, a primeira vez que comprei o outro mais antigo que eu tinha, acabei por, na altura, comprar também o Logic. Pronto, isso já foi 2010, pai. E a partir daí tenho usado sempre. Exato, porque o Logic era... Até a versão 5.5 era de, de uma empresa alemã, que era a iMagic, e foi comprada pela Apple. E eles infelizmente não deram cabo, mas eu não uso eu não uso o Logic, adoro o Logic mas tenho, tenho visto muitos comentários de mal estar a falar sobre o Logic de uma forma assim, que não gosta muito do workflow da forma como é a assim, Eu acho que os programas são todos iguais desde que a pessoa mexa todos os dias uh, percebe como é que funciona mas por exemplo, claro, claro que também há coisas aquilo que eu estava a dizer no princípio do Mixbase é realmente muito mais intuitivo para a parte da mistura O que é que te incomoda mais no Logic? Qual é a coisa que mais te incomoda? A questão dos bases dos que foi uma coisa que eu não fazia a mínima ideia quase do que é que era antes de ir para o mix buzz, que é tu poderes ter conjuntos de seis guitarras, em vez de comprimires uma a uma, comprimos o bloco das guitarras. Teres, teres, teres uma procuração de uma, de, uma, de uma coisa de ritmos e teres 20 pistas de ritmos e consegues comprimir tudo ao mesmo tempo. Mas tu na Logic consegues fazer isso. Eu sei, eu sei. Ah, mas, ok. Ah, mas, só descobriste tu... essa técnica foi com... Exato. Não é, descobrir A questão dos buzz <risos> no Logic... É uma coisa, no outro mix buzz há um botão, ou seja, aquilo tem por defeito 12 bases só e tu tens como se fosse uma mesa analógica, tens um, um botãozinho em que dizes em que base é que queres pôr e é okay. tão rápido okay. e tão intuitivo que realmente, nessa conta da cena do workflow daquilo é muito melhor, estás a ver? Olha, Exato. mas disto do, do na Corda uma das cenas melhores é esta cena do Reverse que é que ele faz, olha. Ah! Oh, muito fixe. Esse por acaso sempre não conhecia. uma corda. Isto está em italiano. Una corda. Não Será? sei porque é que chama Una Corda. <risos> na verdade acho que não tem. Ah, não, isto deve ter uma história porque eu acho que as. É provável que seja o sempre apenas de uma é prová... corda. Não é? é provável que este, é provável que este, que este piano, que acho que há uma versão. Posso estar a dizer disparados também, mas eu acho que há uma versão física deste, deste, deste, deste, deste piano. Ah. E acho que tem sempre apenas uma corda, percebes? Exato. Cada nota tem só uma corda, não é aquele conjunto de. Exato. Cordas por causa dos harmónicos todos. Exato. Ah, pode ter sido só estúpido. Como eu disse. Tens razão, tens razão. É mais provável essa... Isto dá para tirar o teclado e ficar só... está dá para ficar só o reverse. Ok, ok, ok. Ah, muito fixe, pá. Agora é só chamar o tom melhor que ele faz o que Já, já, quantas vezes lembras-te no último disco, por exemplo, usaste este uma corda? Isto do reverso é para aí, em 4 ou 5 músicas. Olha, muito fixe, pá. Só como é lá no, no, no meio da, das pistas todas, se calhar é, é, acaba por ser mais num arranque qualquer em que se ouve esta cena. Ponto. Exato, é este, exato. É, é fez, aquele é. efeito reverse. É. Epá, Portanto, em, termos pianos, em termos de pianos, quando uso, quando uso são só estes dois. Depois quiseres ver aqui dos, dos plugins este estes do. Esse é Netflix muito chique. É, é Costumas usar? Costumo, costumo, bem. sim, é muito fixe É. Porque ele, até o próprio aspecto gráfico dele é, é, é está muito bem desenhado. Aliás, a rapaziada que faz as, as coisas para bibliotecas para o contacto, ele tem várias. Já, tem várias coisinhas. Tá metal, então está. Isso não está metal para ti? Uh, não, parece acho que não agora isto, é, é toda, ou seja, quando, aquela questão dos, dos plugins que eu dizia de ir trocando um a um para conseguir perceber é precisamente isto, tem uma música qualquer, imagina, está aquela cena a tocar do piano ali atrás, não é? Isto é capaz de tocar tudo mal porque esta música... Peraí. Ah, e depois ainda tem uma outra linha de piano que eu também fiz há bocado uma coisinha pequenina. Ficou Uhum. Ora, isto tinha que, ter, tinha que ter ficado maior e eu só gravei um bocadinho. Dá-lhe, fazes um bocado. Parece Aproveita para fazeres um bocadinho da tua magia. Acho que toda a gente gosta de ver. Nuno Oliveira, olá, meu! Só que este final agora está mal porque. Tu então me gravar este bocadinho, peraí. vai Vai, vai, vai. Acho que toda a gente está ansiosa para conhecer o teu processo. Ah, mas o processo é sempre diferente e fica sempre a O processo do de hoje. <risos> boa para <Sim, risos> <isso foi boa. risos> a ficar pior cada vez isto, por exemplo, ficou agora uma grande porcaria. <risos> isto é, aí. Mas eu acho que é normal. Aceito. É Normal é sempre normal. Não, não, normal. dai vamos calar. Não, fala, fala. <risos> não, este já não vai dar. Uh, já, já perdi a cena do princípio desta. Espera aí. Oi lá, estes Espera aí. Epá, agora queria só pôr um som em cima daquilo, mas não estou a conseguir encontrar nenhum gírio. Espera aí. Então, mas vai perguntando coisas que são isto, parece que já estaria eu só aqui... A... Não, esta parte gira... A parte gira. Para quem não acompanha nunca na vida processos criativos em estúdio ou qualquer coisa e que pensa que a magia acontece assim rapidamente, às vezes acontece. Mas muitas vezes passamos um dia à procura de um som. Bastante <risos> vezes. Um dia inteiro à procura de um som. Eu já tive sons de estúdio Opa, com artistas... Ah, não queria estar com nomes, mas por exemplo, passar 14 horas a gravar um riff de guitarra. <risos> Esse este... é giro. Este é bom para aqueles periquitos que vinham a cair há bocado da... da... Mas olha, tu nesse gajo da, consegues da mexer nas peças. porque Tu podes Sim. agarrar nas pecinhas e... Isso aí é bem difícil de perceber o que é que, é que isto faz. Não, ele vai alterando, ele vai modelando o som. Eu sei que som, vai, mas, mas não é lógico. Tirando aqui as coisinhas aqui, que é os, os filtros. Não? Eu acho que isto é bom para o princípio, Quer ver? Por exemplo, agora podias pegar nestas cenas aqui, que é o tal MIDI, não né? Podias mandar para aqui. Podias pôr isto a começar a gravar cá atrás. Nós estamos aqui com uns bugs gráficos, mas isto é tanta coisa aberta, pessoal. Não levem a mal. Ei! O que eu fiz? Está muito alto! Pronto, não, não vai não arreder! Vai não, está fixe! E, e normalmente como é que tu fazes? Deixas os midis com. Deixas o quê? Isso foi, foi aí? foi foi foi ah, é um, deixas chama... os midis na, na sessão com os plugins abertos ou tu gravas isso tudo para o e depois manipulas à parte não deixo sempre os midis porque, porque acho que até um dia antes o disco sair exagerando posso ir lá mudar uma nota <risos> no próprio dia da masterização não não não, não, não. Eu, a masterização deste disco que vai sair em setembro que já está feita teve acho que 16 versões e não foi por culpa de quem estava a mestrizar, foi por minha culpa porque eu ouvia e pensava Ah, então, mas é que esta nota agora, que isto está a se ouvir melhor, se não faz lá falta. <risos> e então estava sempre assim, a dizer, olha, pá, vê lá que já fiz aqui uma nova mistura, vê lá o que é que achas. <risos> Coitado dele. <risos> mas é assim, é assim, é mesmo o assim que acontece. Este som também é, olha, este, este houve uma peça de teatro que eu fiz, em, acho que foi junho do ano passado, que se chamava O Deus das Moscas, e isto, isto fazia parte de uma, de uma das cenas principais da peça. Exatamente com este kinetic, não é? Sim, sim, com de som. Era uma cena lá um, de um meio de um género de um. Não era bem um pesadelo, mas era tipo uma luta lá entre dois, dois minutos. Então, qual é a tua outra ferramenta assim que tu vais ter? Tipo, o GoTo, né? Quando estás a fazer mais sound design, que tu sabes que se agarrares naquele sintetizador, vais. Não, não, não tenho assim grandes. Ou seja, eu acho que se for. Deixa-me pensar. Tens algum. Este, este do, do, do, do Cinetic eu uso, eu uso muitas vezes mesmo, mas, mas depois às vezes parece que, como já usei tantas vezes os sons, por, acaba por, por ficar um bocado de gasto. Depois, sei lá, quando é coisas de, de, de cordas, costumo costumo usar este, do, do Succession Strings, que também tem um som fixe de cordas. Uh -huh. Depois mais do que... Ah, pois há estes aqui que têm, têm uns sons mais estranhos. Ah, esse Envolve som... Mutations não conheço. Tens o 1 e o 2. Sim, mas é, mas, é, mas é um bocado artificial tudo. É? Mas um é mais do que? Um... é sim, sim. Efeitos e coisas assim? Não, não, não. É ah, tudo bem sintetizadores. É, tudo... ah, okay. é bem strings. É tudo. É isto. Ah, Rizers. É, só... Sabes que eu tenho estado a fazer na stream são design de, de impactos. Só, parece... que é muito... Só que essas coisas são muito complicadas Porque muito facilmente parece um filme de ficção científica exato, exato Então às vezes uma coisa que se quer com suspense Com uma cena assim de repente fica muito, muito digital tá Tu preferes sons mais Entre aspas Mais românticos Ou mais românticos se calhar não é a palavra este... certa Este som pode ser romântico Mas é entre robôs não é? <risos> é um bom romance entre robôs É sim E como é muito, muito metal Depois aquilo fica, fica frio Uh, exato, uh, exato, exato Uma piada vida. <risos> Olha, tens aqui uma pergunta um bocado fora Eu não sei se... Tu estás a ver o chat? Não, uh, Já deve ser de há pouco Eu não, não vi Fala-me <risos> Fala-me do dress code das riscas Acho que isso... Ah, não, não tem mal, isso foi... Houve uma vez um... Ah, isto, isto é aqui ao lado Depois abri agora, espera aí eu não vejo nada aqui É quando nós temos que pôr o... Como todo mais longe para que não me cortasse a cabeça ou não cortasse o teclado e então não vejo nada não, a cena das riscas foi uma vez num concerto que eu não sei qual é que foi que a t-shirt mais nova que eu teria seria não, era de certeza uma, uma de riscas e depois o concerto deve ter corrido bem e, e no concerto a seguir eu usei a mesma t-shirt e se calhar depois não me lembro particularmente do ponto em que isso aconteceu mas houve uma altura em que eu achei que as riscas iam dar sempre sorte no, no, no concerto que eu fosse fazer a seguir ah, ok, ok. Depois chegou, e depois chegou ao ponto em que não era dar sorte se eu tivesse de riscas, era dar azar se eu tivesse sem riscas. E okay. então a partir daí depois tenho. Mas pronto, depois a partir daí também okay, é uma Ok, então é a pergunta de... de alguém que sabe dessa história. Eu pensava que era só em relação ao dia de hoje. Não, ok, ok, ok. Olha, estão ali a dizer então em mais uma musiquinha. Pois já estamos a falar de mais, não é? <risos> Pessoal, isto é Porque Basta a camisola das riscas. Basta a camisola das riscas há sempre uma outra camisola de riscas. <risos> É. Podes cair por acaso agora que tu falas, tu olha, renta... a minha barriga, olha a minha barriga, vês? Tem a barriga de quarentena. <risos> a barriga de quarentena. Oh, oh David, se tu tiveres à vontade para fazer uma música, estás ok. Mas uh... sei que era para tirar a t-shirt. <risos> Também se quiseres. Podes não, tirar. não quero, quero. quero, quero. <risos> Não, se tiveres é... à vontade para fazer uma música, para mim é um privilégio enorme e para as pessoas que estão a assistir, acho que também é. Mas uh, a stream é sobre técnicas de áudio, mas bora não, lá. Posso, vamos... posso fazer mais uma com o problema de, como já estou a falar à boé a voz já está a, falar, a ficar um bocado uh, li, li, li, Que li. música é que tu queres fazer então? Pá, tem que ser destas novas guitarras que estamos a falar, portanto, pode, okay. ser, aquela neutro, pode ser a neutro que estava a falar há bocadinho. Ok, Gollum, tens, tens aí a tua. Tens que, tens que voltar que àquele esquema. É, é, okay? é, é, é. Eu tenho aqui uns sons que fiz noutra stream. Um deles é chamar a polícia <risos> e ah, tenho um som consigo. de um utilizador que me mandou no outro dia também. Não, não era este. É, é, é, é. Tem as palmas. Tem tá dobrado, tens que tirar uh, já, agora. Tirei, já tirei Ah, ok. Agora é que tá, né? Pronto, então vou mutar o meu microfone. Vamos ouvir. O que é que Bem, vamos ouvir? É bo... É essa neutro que estava a dizer há bocadinho, neutro. mas agora. Mas a voz vai estar. Já gasta. Tu és um bom cantor, pá. Tenho a teoria que a voz gasta por cá. Não, aquela... não, não, não, não queres comentar? <risos> não, quero ouvir. <risos> Não estás, só por pensar, não estás Não estás, só por pensar, não estás Voltar para casa numa noite em que tudo era mais tenso E esquecer o lugar onde sem rama dormeceu e Vendeu sempre igual. Não estás, só por pensar. Não estás, não estás, só por pensar. Não estás. Eram dias mortos, numa luta de querer ser sempre. Sempre aquela coisa que tu pensas que os outros querem ver-te e pensaste em parar em não tentar viver de novo ser neutro. Vozes que não param para dizer que tudo é sempre intenso. Não estás, só por pensar, não estás Não estás, só por pensar, não estás E voltar para casa numa porta que se fecha por dentro Esquecer o lugar onde sem rama adormeceu e se prendeu sem ar Não estás, só por pensar não estás... É assim. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. <risos> qual, qual foi o maior aí. desafio deste disco para escreveres em português? Espera, espera... Espera aí... Para quê? Espera aí... Estás-me a ouvir? Estou. estou a ouvir. Já. Qual é que foi o quê? Tiveste um desafio grande em, em começar a escrever em português? O outro disco, naquele de piano, havia três mus... o disco era maioritariamente instrumental, mas havia, havia três cantadas, e as cantadas eram em português. E na altura de fazer este disco, eu... como nós falámos no princípio da conversa, não só nas questões do estúdio, dos materiais que uso e não uso, e dos próprios microfones, e de tudo o que é que seja, e mesmo dos instrumentos, é sempre fixe quando cada disco tem tipo, uma procura diferente ou uma, ou uma coisa nova para que tu vás crescendo naquele, naquela relação ou com o microfone ou com a própria língua. Né? Uhum. E, e uma coisa que eu, não, que eu não tinha feito ainda era um disco com muitas camadas em que a língua fosse em português e não fosse em inglês. Portanto, eu já tinha feito um disco só de voz e guitarra em inglês, que foi aquele primeiro de todos. Depois uhum. tinha feito um, o, EP, o EP, não, depois tinha feito o disco, aquele 100 Miles from Thoughtless Nest em 2008, com voz e tipo 20, 30 instrumentos, depois tinha feito outro a seguir, de 2013, com 80 pistas e também em inglês, depois outro de piano em português, mas só o piano, e não tinha feito ainda músicas com 40, 50 camadas e cantada em português. Então, no princípio, achei, percebi que era isso que queria fazer para também ter essa aprendizagem, até porque nas, nas músicas do disco de piano, as músicas são mais ou os versos são mais, não é mais normais, porque não há versos normais ou não normais, mas, mas, mas é como se fosse uma coisa mais de, de, de quadras quase, portanto há o período em que eu canto em que faço tarararará, tarararará, tararara, tararara, tararara, né? uhum. e, e um dos desafios para este disco não, era tentar que às vezes a, a métrica cantada não fosse assim tão óbvia, ou não fosse tão, fosse mais enrolada dentro. Dentro da música, e não, e não tive, não é que no de piano as coisas tivessem que rimar, mas que quase nunca rimasse por essa, por essa procura. E portanto, desde o princípio percebi que era isso que queria fazer. Então, depois, quando comecei a fazer o disco, os primeiros rascunhos no piano ou na guitarra fui sempre para a questão do português. Mas depois o português tem verdadeiramente esse, esse problema. Enquanto no disco de piano eram só três músicas, aqui eram eram bastante mais cantadas em português, e portanto. E tu tens alguma referência de, de cantores portugueses que tenhas? tentado captar alguma energia dessa parte? Ou, ou a tua influência anglo-saxónica uh, conseguiste combinar eu, eu bem? Tento, eu, eu tento sempre não, não, não, não ir buscar influência nenhuma para tentar não ser parecido com nada. Agora claro que há coisas que eu gosto, sei lá por exemplo, tudo que o Manuel Cruz vai fazendo desde os ornatos até a foz Bandido até a Manuel Cruz, depende dos do vários nomes das várias coisas que fez Exato. tem coisas muito boas, o, o Samuel Dury também tem coisas muito boas e portanto são coisas que me dão um gozo a ouvir, e ao ouvir, o, o, o B Fachada também tem outras incríveis, portanto, são coisas... Agora hoje, mais, mais atualmente, também o, o, o Severo, portanto, são pessoas que, que, que lidam muito bem com a, com, a, com a língua portuguesa nas músicas. E com e, a escrita, não né? Sim, e eu não tento nunca fazer parecido, mas são coisas que eu gosto, e portanto, se calhar, automaticamente, pode haver sempre, não uma influência, mas alguma afinidade que depois se pode que pode passar um bocadinho para as minhas músicas, embora eu tente sempre fugir a qualquer coisa que me faça lembrar qualquer coisa, não é? Exato. E para quem Mas... comece... tem... está a começar agora na música e que quer escrever e cantar, qual é a tua grande dica para... para escrever? e É preciso saber tocar um instrumento? Basta escrever? Arranjar alguém? Qual é que achas? Para quem está a começar? Assim, eu acho que, há... eu acho que aquilo que cada um quer fazer na música é aquilo que cada um quererá fazer. A mim, o que eu sempre quis fazer... Era ter as minhas ideias e as minhas conversas e as minhas palavras e ter isso nas minhas músicas, né Portanto, isso foi sempre o que eu quis fazer. Uhum. Ou, quando digo as minhas músicas não é obrigatoriamente sozinho, pode ser com mais pessoas, mas mas não me fazia sentido pedir a alguém, pode acontecer eventualmente um dia, mas não me faz sentido dizer olha, vou pedir a 10 pessoas para me darem 10 poemas e eu vou musicar. Isso para mim, o que eu estou a cantar tem que ser as coisas dentro da minha cabeça. Não não em termos de egoísmo, mas em termos de honestidade quando estou a dizer. Portanto, eu tenho essa coisa. Agora há pessoas que não, há pessoas que se calhar gostam só, só de escrever. Se a pessoa só gosta de escrever, então tem, e quiser que aquilo passe para uma música, tem que arranjar uma pessoa que, que, que Ou toque seja, tu, tu não para, arranjas. Para, para uma, acompanhar. Tu não arranjas uma personagem fictícia que tenha uma história para escrever. Falas sempre sobre, um bocadinho metaforicamente sim. sobre ti, sobre a tua. Ah, e às vezes não é metaforicamente. Sim, é exato. <risos> não, mas sim, sim, eu acho que sim. Eu acho que os discos até têm todos eles. Em cada disco há tipo, um, não é um tema, mas, mas há um há um registro muito parecido, não entre todas as músicas, mas há uma temática mais ou menos às vezes até quase transversal às músicas uhum. todas. Olha, quando é que vai? É. tenho aqui uma pergunta para ti. O Ali Aline Pinto, o novo álbum quantas músicas terá? Queres partilhar isso ou é algo... Que... Tem, tem 11. 11 músicas? 11 músicas. Duas instrumentais e nove cantadas. Uhum. E, e quando é que vai sair mesmo? Tens data ou estás... Não, a data mais ou menos seria na terceira semana de setembro mas agora não sei como é que vai ser, até porque há um outro problema que não é só esta questão de, ou seja, que é uma coisa mais logística mas há uma questão das próprias fábricas dos CDs e dos vinis que está tudo a meio gás e parado e são fábricas que, que mexem com, com, com produção de, montes, de coisas de muitos países e portanto se aquilo encrava vai encravar todas as coisas e, e tudo vai atrasar uhum. portanto, não sei muito bem a ideia é ser, vou continuar a acreditar que, que a ideia de, de da terceira de semana de setembro, que vai ser assim. Ok. Para... E como é que tu tens estado a lidar com os outros projetos que tu tens? Paralelos a nós? A malta está. Tem... Tem feito tipo stream uns com os outros? Tipo o Charles e quê? Sim, temos feito, mas não a tocar. Temos, temos feito de conversa assim. Eu acho que os conhecidos grupos do WhatsApp cheios de notificações, eu não sei se existirá algum no país que tenha tantas notificações como as, <risos> como as, do, como as do Cantinho de Charlie Brown. Em que se a pessoa se distrai. Um bocadinho, deixa-me ver, agora posso estar a ser bem injusto Porque hoje tem a ser um dia mais, mais, mais calado Mas diz aqui 188 oh. Eu deixo calado, eu um Ok Pode Mas isso é, isso que é porque estão a ver, pá. estão a dizer pá, que Estás Sim. maravilhoso aí pá. Esta, esta era a pergunta da Sofia Que eu tentei meter ali a meio do caminho Sofia, tá, tá, estás... Por acaso, foi injusto, por acaso estou a ser injusto porque Destes deste 188, só 166 É que é do grupo do canto de Charlie Brown <risos> E o Tomás Mas tu... está a escrever, portanto isso vai passar para 167 <risos> Já está em 167, pronto E agora está a escrever o Salvador isto vai passar para 168 E é sempre assim ah. E isto, isto é só esta hora, portanto multiplicar isto Cada Até, um ao, final Até ao final olha, do dia é Mas olha, nestes dias Para nós não nos sentirmos sozinhos E não nos sentirmos desacompanhados E termos alguma Para a nossa cabeça parecer que o mundo está normal não é? Acho que isto faz hum. bem Não é? Não, assim, eu, eu não disse que fazia mal, eu só estava a dizer, quando a dizer o contacto que nós mantínhamos, pronto, há um contacto assim muito, muito, até porque mas temos há, vários. Sim, diz -se, há, projetos, há, há projetos? Charles têm alguma coisa prevista? Ou tinham alguma coisa prevista? Tem, tem, estávamos a trabalhar na altura no disco novo, portanto temos tem, okay. assim já, já, já algumas ideias que agora também ficam um bocado paradas, mas a ideia seria sempre o disco sair para o ano, acho eu. Ok, portanto, ok, ok. Ainda estamos dentro do prazo, mas pronto, com esta questão também de não estarmos, porque eu acho que a ideia de, de, de composição à distância, e nós até, tínhamos, até temos mais ou menos uma história muito ligada a isso no, no princípio, de, havia uma ideia e depois mandavas por mail uma série de coisas, uh, mas ultimamente temos, temos tentado evoluir nas, nas coisas mais dentro do lado da sala de ensaios todos juntos. E, portanto, desde que começou isto fizemos aí uma brincadeira de fazer uma versão de uma música nossa, todos a tocar assim, cada um no seu sítio, não é? Exato. Mas não temos estado assim muito muito intensos na... Na, na, na ideia. É, é só entretanto, uma já, ideia. Entretanto já são 171... <risos> Olha, David, não te quero roubar muito mais tempo, pá. Não te quero roubar muito mais tempo. Pode ser. Uh, qual, é, qual seria a tua proposta a nível de nossa produção musical? Querias avançar com alguma ideia? Visto que... Não sei, é assim, uh... Aquela, aquela coisa que eu estava a fazer há ali do piano, depois os outros sons não correram assim muito bem. Mas aquele piano está engraçado, eu agora vou, vou ter que gravar isto depois com outro nome, sem ser o nome do teu, do teu canal e usar isso com alguma coisa. Assim. Ok, ok. Opa, Mas de resto não, não sei que mais coisa é que, é que posso dizer. Eu acho que depois há todo o sei lá, em termos, olha, uma coisa que não, que não falei em termos de falarmos só dos VSTs de, de base, ou seja dos, dos, dos instrumentos virtuais mas depois em termos de efeitos também usei muito neste disco uma, um pack de uns gajos que chamam Sound Toys uh -huh. é Sound, é Sound Toys, sim, ah, usei Ah, uma é que eu fico curioso como é que tu, tu, os teus cores, os layers de vozes que tu costumas fazer, tu tens alguma abordagem sempre ou... mas de vozes, de, de, vozes, de segundas, vozes cantadas? segundas vozes cantadas, sim como é que tu costumas trabalhar nesse sentido? É sempre, é sempre a experimentar, ou seja, há sempre aquela primeira base que vem de guitarra e voz, né mas Mas depois quando estou a ouvir as coisas todas, às vezes parece-me, olha, faz falta ali uma voz e depois começo a experimentar, a experimentar, a experimentar e quando há uma coisa que me faz um bocadinho de sentido, naquela dinâmica que eu te disse no princípio de não fazer a questão das maquetes, a voz é a única coisa que eu depois regravo sempre tudo. Portanto, há sempre muito essa... Tenho sempre muito essa hipótese de, agora aqui faz-me sentido uma voz, seja ela qual for, e, e faço um lá-lá-lá qualquer, ou faço uma outra uma outra melodia que não é a melodia da voz principal. E como é que tu jogas com isso ao vivo? Ou tens trabalhado com esse Não, depois, depois eu como tenho a Loop Station, dependendo da música em questão e da maneira como, como as vozes se sobrepõem, às vezes calhar, ao vivo a música fica um bocadinho maior para me dar a margem de, em vez de ter só uma volta, sei lá, na música do disco, o refrão arranca com duas vozes ao mesmo tempo se calhar ao vivo eu arranca e eu vez são são um, são um compasso tenho dois um em que grava uma parte da voz e no outro grava outra parte e depois depende muito eu tenho o processo de passar as músicas para o para ao vivo é quase um novo processo de quase de produção musical né que pois. eu perceber daquelas 30 pistas que não as vou tocar todas quase é que me parecem essenciais e dentro, depois das essenciais, como é que eu vou conseguir desdobrar aquilo a? Ou seja, quais são as, as protagonistas no meio de 30 que possam, ao sim, vivo, funcionar, sim. não é? é. Quase é que tornam a música ligeiramente menos rica porque não, pode, não dá para tocar tudo, mas quase é que não, que não. mas que para quem ouvir sem estar a pensar nisso vai perceber que a música é a mesma, quase mais ou menos isso. né Olha, há uma cena técnica que eu acho que nós podemos falar, e não sei se estás à vontade com isso, mas é. Como é que tu ligas tudo ao vivo? Como é que és captada a tua cena toda? Como é que vai para, para, para o som da frente? És tu controlas? Tens alguém que controla? Como é que tu tens estado a trabalhar nesse formato? Não, isso, isso eu tenho um técnico de som que vai, que vai sempre comigo. Depois também tenho a mesa de mistura grande de frente, que também é a minha. E não a é grande, não é muito grande. Tem tens tais 18 pistas. Uhum. E, e os meus instrumentos vão todos para essa mesa. São todos trabalhados, não é? um, um a um. E depois vêm num grupo para a Loop Station e voltam outra vez. ok. E portanto há toda, essa, há toda essa, essa individualidade de cada um dos instrumentos, portanto podes equalizar os instrumentos um a um, uhum. mas uma vez gravados na Loop Station ficam gravados e já não consegues mudar, né? Exato, exato. É. Ou seja, o que vai para fora para o público é sempre um mistério de todo o retorno que tu tens, não é? Sim, as coisas vão todas à frente, incluindo Passam uma das um vozes auxiliar. que... Passa um auxiliar... Sim, vêm depois num auxiliar para mim outra vez e depois vão outra vez, pronto. Ok. Okay. depois tenho duas vozes, tenho a voz que gravo e a voz que não gravo, mas que está no mesmo microfone mas então eu tenho um pedal em que escolho qual das vozes é que quero estar a usar na altura okay. a voz eu principal acho... vai direta e a outra vai com os instrumentos e volta né? eu acho que é uma questão técnica que muita gente às vezes pode se perguntar visto que existem montes de, de, de técnicas possíveis de se fazer isto hoje em dia, seja ela com um pedal qual é o pedal que tu usas? Tu tens o pedal à mão? Está ligado, não é? Está ligado ali sim, eu tenho a tenho a Loop Station da BOSS, que é uma que se chama RC50. Hoje em dia acho que há uma série de coisas já de melhor qualidade. Mas quantos que... loops consegues fazer em simultâneo? aquilo Os loops em si são, são, são infinitos, ou seja, gravas até... Até aquilo dar. Tem, aquilo que tem é como se tivesse três caixas de loops, portanto eu consigo ter até três loops de dimensões diferentes. Percebes? Portanto imagina, posso ter 100 camadas num loop com 5 segundos, mas uhum. depois ainda consigo ter mais uma caixa de um loop com 2 segundos e um outro loop com 10 com, com segundos, pronto. E isso permite-te fazer um início de uma música, a seguir vais para o refrão, a seguir gravaste um ambiente que, que se aguenta debaixo do refrão e, deba e debaixo da parte do arranque também, e dá para ter uma questão quase matemática de estrutura da música. Isto em termos da loopstation. Tu Agora, tens, acho... E tu tens noção qual é a tua música que tocas ao vivo que tem mais loops feitos, ou seja, esta música eu sei que faço 47 loops. Eu acho que nunca faço assim tantos, eu acho que, não sei, pá, e se calhar, em não em termos de loops dos instrumentos, mas em ou termos... Ou seja, dos de... instrumentos, o que eu queria perguntar era, o máximo de instrumentos que tu, qual é a tua música que tem o um máximo de instrumentos que tu fazes performance? A questão é que depois às vezes eu faço várias camadas do mesmo instrumento, né? Portanto, ah. eu acho que no máximo para aí, se calhar, uma música terá sete instrumentos ou oito. Okay. Mas depois, se, se há uma em que eu toque três camadas de uma, se calhar pode haver músicas com vinte camadas, pronto. Mas vinte, mas se calhar três foram feitas num mesmo teclado. Sim, para, para sim. sim. Olha, é. tens aqui uma pergunta da Sofia M. Santos. Algum concerto teu que eu tenha marcado mais? Não percebo. <risos> Não, um concerto meu que me tenha marcado mais. Ah! Peço desculpa, sou uh... eu, calma. Não sei, eu, eu acho que todos os concertos, eu tenho um bocadinho... Tu já percorreste as casas todas da, da, da Tuga, certo? Ah, já toquei quase todos os sítios, por acaso. No... Coliseus? Não, sim, nos Coliseus não toquei sozinho, toquei na altura em 2000, e acho que foi 2011, na primeira parte de um projeto que se chamava Mali Hoje. Ok. Mas, mas na altura tinha até muito menos concertos feitos, portanto, eu fico sempre nervoso, mas ainda ficava mais naquela altura. E, quer dizer, eu fico nervoso igual, hoje em dia consegui é controlar melhor o, os nervos, acho eu. Mas na altura foi engraçado, foram três vezes no Coliseu, três noites seguidas no Coliseu de Lisboa e duas no Coliseu do Porto. Portanto, foi assim logo um baque grande de Coliseu, que era aquela sala que eu via os concertos que eu gostava. É? Exato, exato. exato. Uh, agora eu acho que depois todos os concertos, eu acho que um, um que eu fiz também no Superboc, porque estava muita gente e terá sido a primeira vez que eu toquei num, num sistema de som tão grande em que eu, Falava e a voz era, depois o meu estava meio metido dentro do palco, que era o palco principal do Superbloco no, no Meco. Uhum. E dizia: Olá, tudo bem? E aquilo era um. um Olá. Uma, uma <risos> voz, portanto, foi, foi, era assim uma cena fixe. Mas eu acho que pois, todos os concertos são, são. Acho que os lançamentos dos discos são sempre o início de, uma, de, uma, de, um, de um período, e portanto lembro muito bem dos concertos todos no, no São Luís, de um agora também do dos 13 anos que foi no, no Tivoli mas eu por acaso tenho muito pouca memória para algumas coisas, mas eu acho que me lembro praticamente dos concertos todos, porque eu acho que à sua maneira todos eles são, houve uma vez um concerto em Passos Ferreira, numa, numa coisa que se chamava Casa do Chiné, foi às seis da tarde e estavam para aí 40 pessoas, e acho que foi dos concertos que eu toquei melhor se calhar, não sei por serem seis da tarde, e então estava muito mais, menos nervoso, mas pareceu uma coisa toda muito fluida, uhum. quer dizer, acho que eles, eles são fluidos muitas vezes os concertos, mas esse em particular acho que estavam uma energia boa durante o dia, portanto, estavam 40 pessoas. E no outro do, do, do superbox como eu toquei antes do com o Rodrigo Leão, depois de tocar o e os Arcade Fire, já estavam para aí, se calhar, não sei, 15 mil pessoas. Já estava muito cheio mesmo. Sim, portanto E, e, e tanto esse como o outro são, são, são especiais da sua maneira. Acho que depois há, há, se calhar, em vez de haver um que seja especial, há às vezes, se calhar, três ou quatro que não são tão bons, enquanto tocas num bar em que está barulho, em que as pessoas estão a falar, e que, de repente... Tu estás a tocar músicas que começam baixinhas porque eu começo sempre só com um instrumento não é? e que vai subindo, e às vezes nem tu próprio estás a ouvir a primeira guitarra. E quando isso acontece, estás tipo numa luta para que as pessoas te ouçam, e, então esquece qualquer emotividade, qualquer energia a mais que tu queiras passar, porque estás numa luta absurda de conseguires ouvir, de conseguires perceber se te estão a ouvir e depois te estão a ligar a uma coisa àquilo que estás a fazer. Percebes? Uhum. não sei, eu acho que os concertos são todos, eu acho que para quem um dia quis ser músico conceito de concerto é o momento mais especial de todos Exato, exato Eu, eu vi um concerto teu no CCB que tu tinhas uma, uma pessoa que estava a pintar não foi? No CCB Tinhas uma pessoa sim, que... Era uma que... Prima minha, é a é minha prima que estava a desenhar Digitalmente assim. estava a desenhar, sim, sim, sim. achei a ideia altamente Olha, está a perguntar se eu me lembro lembro-me disso que ele está a dizer Por tal David se lembra do, do que fizemos na aula magna com o European Symphonic Orchestra Sim, foi tipo, toquei uma música minha com, acompanhada por orquestra, por acaso foi fixe e que tal? Qual foi aquele sentimento de teres uma orquestra a acompanhar? Ou seja, a, a, aquela carga acústica de som que vem de uma orquestra? Acho que foi fixe, estava nervoso porque, se me... porque o grande problema é que já, já não lembro quantas pessoas é que era a orquestra, portanto, podia ser tanto, não sei quantas eram, mas eram mais do que eu sozinho, né e, e eu estou a tocar com loops, e eu estava muito nervoso porque se eu me enganar no loop e tiver que parar, ou que repetir, ou se isto ficar, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac como é que eles vão fazer, porque eles, a pauta do papel deles não vai, não vai dizer, olha, <risos> não vai travar. Olha, vai não vai, não vai travar. Portanto, a metade é bastante nervoso por causa disso, mas acho que foi, foi assim um momento forte, que fiz. fiz. Opa, altamente, altamente. Pessoal, têm algumas perguntas técnicas, sem ser da de, de, de categoria de Just Chatting? Técnicas das coisas. Técnicas das coisas. Queres partilhar alguma técnica exclusiva tua? Tens alguma... Alguma coisa de eu, eu acho que a minha técnica principal é a paciência. A paciência. Que é que eu estava a dizer. É às vezes, por exemplo, até. Deixa-me ver que vou aqui ao lógico outra vez. Um dos, um dos, dos plugins que eu sei que, que, que percorri montes de vezes, deixa-me procurar. Espera aí, onde é que está? Não é este? Peraí. Agora estou a dizer isto e posso não. Vai Não avançando compreendo. que eu aproveito para dizer à malta que este vídeo está aqui em direto, vai estar depois no, no canal do YouTube que eu vou deixar aqui no chat. Procurem por dicas do Gerardo. Isto é como o Fernando Pessoa, pessoal. Há aqui o Mapones e há o Dicas do Gerardo, só, os heterónimos. Arturo, só este. Procurem no YouTube, vai ficar depois disponível. Com o consentimento do Sr. David. Sim, tem que ouvir isso tudo a ver. Estou <risos> a Não, vamos ter que cortar. Ah, Estás okay. a ver? Olha, por exemplo, aqui. Tá a ver, olha, Esse exemplo, é muito largo. É Deixa-me um... aumentar a janela. Espera aí. Pronto, isto assim parece que ia fazer um disco que não era este que eu queria fazer, não é? Mas pronto. Mas este. Este foi um daqueles que eu percorri tudo. Goste. E só para perceberes o, o número, o, a quantidade de que cada linha deles. É um preset. É um preset, pois e a pessoa faz assim e depois vai passando já lembro, vai, vai passando para baixo e para cima. Eu percebo perfeitamente, eu sou nerd e pá, eu, agarro, eu faço zero a isso e peço um dia a ligar cabos nisso. Agora aqui há todo, novo, todo um novo conceito. Aqui, pá. O, que é, o que é que agachaste que vozinha? não é para aqui. Noise por Herb goes EDM. Este grave é bom, vês este gráfico alguém está a ver no telefone Isto não, se eu. não é crise de identidade ou oh, oh, Nuno faz parte que? É crise de identidade minha? não, não acho que era minha por causa da história do Dicas e do Mapones mas pronto eu acho que há pessoas que olha este é bom olha estás a ver sabes o que é que só me fez lembrar tu lembras-te um disco dos Chama-se Music for the Clouds. <risos> Young Gods. Lembras-te este disco? Young Gods Não. Music for Não. the Clouds. Qualquer coisa assim parecida. Acho que foi um, um disco que eles fizeram. E eu vou ter que confirmar Young Gods Music For Artificial Clouds. Mas, se nunca ouviste, tente ouvir este disco. É incrível. É antigo. Olha aquela minha música, a primeira música que eu que eu lancei deste deste disco é uma que se chama Meio uhum. saiu em, em, em dezembro do ano passado tem para aí umas quatro camadas que são neste, neste teclado não é a não né tem várias coisas aqui isto é um para quem não sabe é um bundle software que é feito por uma empresa que é a Arturia até parece que temos uh, sponsor aqui, mas não temos pessoal <risos> que fazem emulações de máquinas, ou seja, de sintetizadores analógicos desde as décadas de 70, 80, 90. Olha, a música deste disco, eu não sei dizer qual é que é, que o final é assim, com isto. Exatamente esse preset. Yeah. Estás a partilhar já muita informação, David faz mal, ninguém vai descobrir isto <risos> mas, mas tu usas uh, o preset assim ou tu vais tu acabas por manipulá-lo? Neste assim muito grandes que eu não percebo nada o que é que isto está aqui a fazer, poucas coisas faço normalmente neste assim, mexo nestes, nestes botõezinhos e vejo o que é que muda mas normalmente depois eu até volto ao, ao preset de origem porque eu normalmente só paro no preset se, se, se lhe achar piada né? ok então como é que tu encaixarias esse, esse sintetizador dentro da composição que estás aí a ah, não encaixa aqui, este não encaixa, mas isto, mas olha, isto era uma cena fixa. Olha, vou gravar esta. Espera aí, este é uma ah, Este vai ficar muito bom neste piano. Não, eu acho que é. sim, eu acho que vai ficar. Não fica, não. Mas o um próximo disco que eu vou fazer vai ser eletrónico. <risos> diz que não tem aquele kick sempre a bater. Nada contra. Estou a dizer em relação à identidade de Noiser. Não é? Este com é bom. Pô. Já fizeste remisturas das tuas músicas? Remisturas tipo de música eletrónica? Ou alguém já fez? Já, já, já. Tenho, tenho duas. Tenho uma no, no, no vinil do disco de 2013. Tenho tipo uma versão, assim, um remix mais, mais eletrónico de uma das músicas e depois na edição daquele primeiro, na edição agora que é uma edição dupla de dois discos, em que, tem, em que juntam um EP que eu depois lancei em 2010, também tem, também tem uma versão de uma música de minha que é, que é Tokyo Girl que é assim é num registro mais... Mais eletro. Mas eletro. dançável? Sim, boé dançável mesmo, sim. É dançável. Ok, já sabem, só pode ir à procura para ouvir. Espera estou a fazer um bocadinho aqui. Peraí. Agora já está a ser chato, não é? Não, não, não, não. Eu percebo este processo perfeitamente porque eu passo 12 horas a fazer isso. olha, está bom ver. Está fixe o que é divertido. É tu passares uma, uma grande quantidade de horas a processar, a fazer síntese, etc. E depois de repente tens um cliente que te pediu uma, uma revisão, uma mistura de um disco de fado. E o mindset, o mindset, ah, pois, pois o chip tenho, tenho tem que mais dar... sorte. Quando... Sim, pois eu, eu nunca tenho essa mudança de chip. Estás porque... sempre no teu chip, é? Pois, é. exato, exato, exato, exato. Pessoal, têm mais perguntinhas? Estamos a sentir um David aqui já meio cansado e eu. Não quero ninguém cansado nesta stream. Não estou não cansado. Estou <risos> é desanimado porque não estou a mostrar nada de jeito a vir a fazer, mas isto Não, é... mas eu acho é? que na realidade estamos a falar sobre o geral e o, o tema Sim. disto é a produção e conversa geral. Uh... Mas eu acho que é aquilo que tu disseste: o, o truque não é o plugin X ou é o plugin Y, o truque é a paciência de, de, de procurar o som que, tu, que, que te vais satisfazer um bocadinho mais, percebes? Por exemplo, eu acho que depois há muito esta dinâmica do, destes instrumentos virtuais, acima de tudo num registro também muito de, de, de bandas sonoras. Depois, nos meus discos, tendo fugir um bocado mais a isso de algumas coisas, portanto, se calhar só as introduções e às vezes aquelas caudas finais das músicas é que têm este tipo de sons e, e nas músicas em si é muito naquela organela, é muito noutros teclados que eu tenho, percebes? Algumas coisas também a passar por alguns, por alguns pedais de efeitos e nos discos acho, acho que tenho essa busca um bocadinho mais analógica, entre aspas. No, nas questões das bandas sonoras ou, do, ou, dos, ou das camadas de som como às vezes também há menos tempo para fazer isso acaba por, não é refugiar mas por, por recorrer muito a esta questão mais mais, mais, dos, mais, plugins, de, né? mais dos plugins sim. Yeah. Yeah. e de deixas algum dia separado de, dentro do teu processo criativo, não te atrapalha? tipo, a parte técnica e a parte criativa, consegues combinar bem as duas ou tens que deixar espaço a uma para a outra poder mas quando dizes técnica é de colocações de microfones coisa coisas assim? Sim, partindo pelos micros, ou seja, quer passar isto aqui nos pedais, faz aquilo na hora, ou perdes algum tempo a explorar. Não, não. Se, se essa passagem pelos pedais for, for estética, ou seja, não for uma coisa de, de, de mistura, né? ou seja, não é um reverb que eu acho que a voz vai precisar na mistura. É um, é um efeito que eu acho que aquele instrumento precisa para ficar bem naquele sítio, não pela mistura, mas pelo som que vai ter, né? não se for uma destrução muito particular Vou pôr a distorção logo Se for um river, porque eu sei que, só, que vai fazer sentido Ou um compressor, só, passo, só, só ponho isso depois né? isso Exato. Não é. Até porque tu recentemente Fizeste bons investimentos Com máquinas que tu tens aí no teu estúdio No caso dos prés, né? que foram os níveis Sim. Compraste os, os 1073 Não é 1073 Não é? é? Os prés É, não sei, deixa eu ver é, é. Já, não é nada, não é nada. É 10 deste, deste entre não era é não é? Não. deixa-me ver. É assim, é o 10 eu já tive aí, sabes? É, e os, níveis, muita luz, os compressores níveis, níveis, níveis, o, o 5-A3, pois, o 5A3 que são, Pá, são incríveis. Eu fiquei até, até vou ver aqui no mail que eu tenho a certeza que o, que o pré não é esse coisa que tu disseste. É o 10-73, série é. 500, da série 500 é, mas não é o 103 eu acho que é, David. Peraí. Não é das 80, é dos 70. Se for, eu simulo uma ida à casa de banho, e não volto. <risos> tu não me falas nisso é que farto de beber água nas extremos e depois tenho que pedir às pessoas. Pá, então faz lá agora uma coisa que eu tenho que ir ali fazer um xixi. Nive, espera aí. É 10,73, David. É 10,73. Hum. Mas olha, em relação a pedais. Dive. Queres mostrar aí os teus pedais? O que é que tu usas mais? É assim, vês como estás enganado? Então, é, o, é o nível 1073. Estás a perceber? Vês? Eu disse que não era o que estavas a dizer, vês? Eu disse que era esse que estava a dizer. <risos> Sim. Em termos de pedais... Espera de pedais. Aí. Costumas passar a tua voz assim em pedais? Ou mais os sintetizadores, os teclados? Não, por acaso neste disco usei muito um, um pedal que é eu... este aqui. Por acaso usei uma série de coisas aqui. Usei mais, sempre, usei mais sempre para as questões rítmicas, sempre. E passei tudo muito neste no Mostra no, no, lá. No Metem-me em frente à câmera. Autobit. Um ah, Sample Rate. Isso é tipo um sim. quantizador? Não sei Ou como é seja, o Bit sempre... Rate, beat é, é um, é um Bit Crush, sim. Eu chamo-lhe um fritador de beats Mas <risos> é. O, o beat pode estar normal, tipo tum e isto faz um. Exato, exato, exato. E como o faz de uma maneira aleatória. É pôr um ritmo que fizeste em algum sítio, é passar por aqui, pões a gravar e depois às vezes podes ir lá buscar um bocadinho ao ou outro que ficou. Olha, estás a ver, isso é Fico espetacular. Isso é espetacular. É. Claro. Vezes. Pá, depois daqui mais, Tens aqui uma, amiga, uma, uma pergunta também do Miguel, mas mostra lá os pedais. Essa história dos pedais é interessante porque, para quem não sabe, vocês não precisam só de utilizar o computador, se tiver um interface de áudio que tenha vários outputs, vocês podem utilizar um desses outputs. Mas eu, não sou muito, mas eu não sou muito rei dos pedais, é? eu, eu, eu ao vivo uso sempre os mesmos, desde o princípio quase, uh -huh. que é uma destrução de, de, do Proco, do, dos ratos, aquele é do Proco, Proco Rat, Rat, depois, Rat tenho, depois tenho um Shimmer, de, depois tenho dois de The Line 6, um que é o Echo Park, que é de delays, e um de Reverbs, que é o Verbzilla, uh -huh. também tem um Shimmer que eu acho fixe, porque é assim sujo e é, é assim fixe, depois tenho um delay básico daqueles da Boss, que é o DD3, que comprei na, na altura, depois tenho mais o quê? depois tenho um compressor no final da guitarra só para ela ficar um bocado mais, mais, mais apertada uhum. e de guitarra não, não tenho mais nada quase olha depois aqui no estúdio também tenho este que é tipo aquela réplica do Memory Man exato pela, pela, pela Beringer, Beringer. eu é por fixe. acaso esse pedal ainda não experimentei pá. é fixe tenho que tirar te sacar acho... um dia quando passar esta história toda para experimentar pois agora está cheio <risos> agora não dá olha quer responder aqui uma pergunta do Miguel Olá oh, Miguel, pode responder? Miguel Lastex. Lastex. Sim, sim. Também Posso. gostava de saber qual foi o processo criativo daqueles layers na música neutro mas isso já foi respondido. Ah, pois, mas eu acho que mas o processo criativo é sempre o mesmo que estávamos a dizer, ou seja, é sempre muito de, de, de fase e procura, busca e procura, percebes? Okay. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer, ou que me dá muito gosto, imagina, tu começas com uma base, nesse caso, por exemplo, em particular, é, de, é de guitarra. Uma base de guitarra e vais somando, somando, somando, somando coisas. E de repente estás no topo daquilo tudo cheio, com 40 camadas, e de repente tiras as camadas principais. Por exemplo, na neutro seria o piano e aquela guitarra. Se tirares isso tudo, de repente ficas com as outras coisinhas todas, elas próprias, a mandarem naquilo tudo, né Um bocadinho. E de repente, às vezes descobres texturas para a música muito boas, quando tiras, por exemplo, nesse caso a guitarra sempre... Quando tiras isso, de repente fica de repente descobres uma cena nova da música, percebes? Que até te ajuda, se estiveres num processo ainda criativo de composição, de, de composição da música, até te ajuda a fazer uma nova linha de voz, uma nova linha de qualquer coisa, percebes? Ou é seja, é assim. como se tivesses um DNA que estás a desconstruir molecularmente Sim. aquelas partículasinhas, deixar só parte delas, não é? Yeah. Sim, de repente. Sim. <risos> Por acaso existe um plugin muito interessante que os gajos, que é da Sonic Charles, que se chama Xylophant, ou qualquer coisa assim, e o interface gráfico dele aparece como se fosse uma plantinha e depois tem um modo que tu entras no DNA e eu achei aquilo muito agir porque todo o DNA que eles... ou seja, todo o processo de synth daqueles LFOs, dos ataques, de decays, etc está tá montado num... como se fosse um, um DNA daí a cena de, de tarde a falar nisso porque lembro-me de estar a, a trabalhar com, com esse sintetizador ontem e pá, ia achar fantástica a forma como eles fizeram isso Yeah. Olha, essa, essa última. Queres voltar à cena do piano? Ah, tu queres. É, não, é, é, é, eu... é que não coube agora. passado bem. este tempo todo, que estava a ouvir como é que ficou aquele sintetizador que tu fizeste. Ah, aquele muito, muito mal? Não, um não. do arranque? Sim. Não, era este aqui do princípio, não né? é? Que é que não está da ação? está, tá. tá, tá. Hum. Este piano é fixe, mas o resto não está fixe. Ah, <risos> a ah, é da passagem, hein? claramente, <risos> claramente. Ou seja, tu, tu, o ambiente que tu estás à procura mais para aquela parte de piano é mais aquele piano sem ter muita confusão eletrónica. Não, não, normalmente a mexer. não estou. Como estava, por exemplo, eu acho que uma coisa que podia ficar bem, que há um bocado eu pus e depois não, não se pôs mais, é aquela questão do, do, do, do na corda, corda, podia corda podia ficar fixe ali. Se eu me lá procurar que onde é que estava. Espera aí. Tens por norma fazer aquilo. Há pessoal que eu conheço que faz assim, uma vez por uma, todos os meses vou comprar um pluginzinho. Compras mais software ou compras mais hardware? Mais hardware, não é? Eu, eu como, como, como, como estava a dizer, há muito tempo que não, que não comprei nada, ou seja, quando foi a questão do, de fazer a mistura deste, deste disco, o, o rapaz, o Miguel, que também conhece que foi quem me fez a masterização do, do disco, eu, eu pedi-lhe sugestões de alguns plugins que ela achasse para a mistura que eram importantes, e, então eu, e ela construiu-me um compressor, e depois um, uns reverbs e uma série de coisas, e, e na altura comprei esses. E depois também não gosto de ter... Acho que se tem sempre opções a mais E ter opções a mais é um bocado chato Porque depois também nunca sabes Para onde é que has de ir, né? e se, portanto, tivesse, não, não, se tivesse a oportunidade costumo... de ser patrocinado Por uma marca de software O que é que tu escolhias? Isto não faço ideia <risos> Aproveita, não pode, sou, ser, pode ser que surja Não, algo... eu nunca <risos> fui, <alguma> oportunidade nunca, <risos> nunca fui patrocinado por nada <risos> desde, desde 2005 pronto, mas, agora. mas tens tá, consciência pronto. do que há no mercado E que pronto Uh, por exemplo, vejo que gostas muito do contacto se a Native Instant Me dissesse assim olha, tens aqui o complete todo, uh, só tens que publicitá-lo eras gás para fazer uma coisa dessas? não sei o que dizer okay, tenho, alguma, tenho, alguma, tenho alguma tenho alguma <risos> renitência à questão do do, do sponsor do... Lá, estou aqui hoje a usar este creme fantástico nas minhas mãos <risos> Por acaso chama-se Nívia. Não sei. Tenho assim uma coisa um bocado contra isso, mas não, mas pode ser pelo facto de nunca que eu queria fazer. Já, já brotaram algumas, mas eu não quis. Mas não sei. Eu, eu acho que se a coisa for muito bem enquadrada, pode fazer sentido. Se calhar, imagina, se for. Neste contexto, quer dizer, neste momento tu estás pois, a neste contexto, publicitar, sim, sim. publicitar bastante. Acho, imagina, acho que só conseguiria possível publicitar, se calhar se usasse realmente numa música podia dizer, olha, por exemplo, um bom exemplo disso, e há bocado estava a ser injusto com esta questão de, de nunca me terem dado nada, eu tenho uma impressora 3D, uh, que não foi obrigatoriamente dada, mas é uma questão quase como embaixador, e portanto o que eles, eles, eles entre aspas, emprestaram-me uma impressora mas não emprestaram a longo prazo, e, e as coisas que eu faça com a impressora tem que dizer que foi com a ajuda deles, é verdade ou seja, não estou a publicitar a impressora só porque sim, mas é verdade que para eu conseguir fazer aquilo foi através de, uma, de, um, de um acordo com eles. Portanto, aqui não é, não é bem essa questão de, de, de, de patrocínio imediato, é uma coisa a longo prazo que, que, que a mim até, a minha, por exemplo, o caso da, da impressora 3D em particular, até me dinamiza bastante algumas partes criativas, porque tu imaginares que és fazer um determinado objeto e aquilo não ser uma barreira, já tive algumas coisas minhas estragadas, em que se parte um botão de uma mesa, que se parte, e eu consigo fazer isso na impressora. Exato. Portanto, não é um momento em particular de uma promoção específica a um produto que saiu naquele momento, é uma coisa continuada em que verdadeiramente eles me ajudaram a fazer aquilo, porque se eles não existissem a minha ideia, por exemplo, de ter o gramofone onde encaixa a caixinha de música, eu só tive a ideia do gramofone porque me foi possível fazer aquilo numa impressora. aí, hum. nesses casos assim, portanto, se calhar se fosse uma música minha em que eu usasse em particular aquele som e fizesse algum sentido ou dizer que tinha sido com a ajuda deste ou daquilo, não sei acho que tem que se ver sempre caso a caso não é? Okay, é. ok, ok, ok Estavas e no, no, na corda Tens, tá, que, que Acho que a questão dos, dos... Mas isto é um bocado básico também mas a questão dos, dos... Está aqui uma questão da Catarina Miranda uhum. Quando lanças um single esperas que essa música seja aquele sucesso dentro do álbum ou é apenas uma amostra do que o álbum vai trazer mesmo um pouco aleatório é assim, eu acho que as, as escolhas dos singles. Eu, eu este disco vai ser em setembro. Eu optei por lançar uma música todo, todos os meses até ao dia em que sai o disco. Portanto, no, numa ideia de que eu acho que hoje em dia, quer dizer, hoje em dia parece que já estamos numa, numa altura em que a pessoa tem, este caso, a questão de ter que estar em casa, a pessoa se até tem tempo para conseguir ouvir discos inteiros. Mas a sociedade estava a andar num, num, num ritmo tão acelerado que parecia que, não, que um disco a partir do momento em que sai já é antigo mesmo antes das pessoas terem, antes das pessoas terem ouvido as músicas. E desse ponto. Uh, eu achei que fazia sentido lançar uma música todos os meses. Agora, essa escolha não, não é aleatória, faz-me sentido imaginar-me, espectador uh, ou ouvinte, ouvir as músicas à medida que elas vão saindo. E portanto, depois, por exemplo, desta que saiu agora na sexta, que se chama Parou, tenho que pensar qual é a próxima música que vai sair, não vou escolher a balda. É aquela que, que em termos estéticos, não faça sentido sair depois daquela. Agora, quando não há este registro de ser de lançar as músicas todas antes do disco sair, quando é uma questão só de mais de até de promoção ou de pré-promoção do próprio disco, é preciso ter o pensamento de que há músicas que são mais radiofónicas do que outras e portanto essas músicas que sejam mais, não é orlhudas porque a palavra orlhuda parece que é sempre negativa, não é? mas que são mais rádio ou que são mais passíveis de funcionar numa rádio do, do, do que outras, faz sentido que essas saiam primeiro, ou que se calhar possa sair uma mais estranha, mais diferente em termos de arranque mas depois quando há uma promoção mais forte do disco se calhar tem que ser a música não a melhor ou a pior, mas aquela que funcionará melhor em termos de rádio portanto essa escolha dos singles é uma coisa é uma... E como é que tu pessoalmente fazes esse cálculo mental? Como é, que tu, é um conjunto de pessoas? Cabe só a ti decidir isso? Ou, é, ou... Ou tens alguma técnica, pronto, ok, esta música. Partes do. Oh. Da, da parte da, da, quando estás a produzi-la, sabes que, ok, tem que ter aqui uma que é aquele trunfo na manga, que é o meu single. Sim, é assim, eu, eu acho que quando, <risos> quando tenho o disco, há sempre algumas que eu tenho ideia que, que, que, que poderão ser, lá está, essa coisa mais, mais radiofónicas do, do que outras. Uhum. Mas depois há pai umas quatro ou cinco pessoas a é que eu pergunto sempre. E depois é quase como fazer uma, um género de um, de um. Ok. Uma média entre, entre todos. Estava okay. a perguntar na forma em que, pronto, para a malta mais nova, porque acompanha muita gente que é muito, muito recente na, na produção musical e surgem montes de dúvidas, coisas muito simples que para nós, que já, já estamos há algum tempo a trabalhar nisto, e tu como artista e compositor, etc, temos alguma noção que, que são ideias que podemos partilhar com, com as pessoas. O David, neste momento, está a fazer um, uma corda, reverb, sound design. Mas, mas podes falar, herói, não estava a ignorar não não não. E, quando, não, quando tu começas a tocar pá, eu quero ver onde é que tu chegas com esse processo Não, mas agora já fico nervoso, já não vai ser nada <risos> Pronto polícia foi? Não pus a polícia, pus aqui aquele dub uh, Sirene do dub Este não está bom por acaso essa ideia está boa, estás a perceber Mas isto é um mistério, mas notas do piano de hábito Tanto isto se fosse bem, bem... São estas, estás a ver? Espera aí foi para trás. Eu quero aqui. Que, tinha, que fazer, tinha que fazer isto para dar, tinha que, tinha que fazer o processo ao contrário, tinha que, tinha que gravar o piano depois por cima da base, que assim não dá. E com clique? Não não, não, não, não, não, tinha que estar a ouvir esta parte primeiro, porque estou a fazer uma cena com um ritmo que não tem a ver com o outro. Ok, ok, ok. Assim é muita pressão, não estava ótimo, não, sim. Mas agora estou a dizer: a pressão é agora quando for para pôr este ano, não vai ficar bem. Isto aqui, dava, isto aqui era, um, era um caminho fixe, mas agora pronto. Ou seja, tu acabas por esclarecer duas horas de stream em dois minutos, que é, e é isto que eu quero que as pessoas percebam. Não, é, não são as ferramentas que se usa, é a criatividade que se tem. Sim, não, não sei se, se é bem a criatividade. Eu acho que acho que as ferramentas podem ser importantes. Acho que no registro do software que se use. Ou o Nuendo, ou o Logic, ou o Cubase, ou o... Como é que se chama aquele é muito conhecido? Pro Tools. Ou Pro Tools, <risos> ou o MixBuzz, ou, ou o que é que seja. Isso são apenas as ferramentas. Ou seja, isso, isso é só os meios para. É como a pessoa querer gravar a voz e não ter um microfone. pronto. Mas é só isso. Exato. Acho que tudo o resto depois, claro que... Mas isso não invalida que tu cantes, não é? Ah, sim, sim. Eu estou dizendo num, num, num registro... São que ferramentas quer, que é assim, para chegar se chegar a um sítio. Mas a criatividade... Pá, eu ponho sempre em cima tudo. É como muita gente, e desculpe interromper-te na tua linha de pensamento é pá, com dificuldades a misturar isto, fazer não sei o que são coisas que levam tempo, são coisas de prática agora a criatividade, a, genu... a genuinidade do criar, está em ti tá em... sim, está tá, tá em tu conseguires descobrir aquilo que te dá mais gozo fazer Exato. e aquilo que te consegue inspirar quando o estás a fazer e de repente, imagina, acho que nestes coisinhas todos que eu fiz ficou tudo ligeiramente mau mas, mas, este, mas este bocadinho aqui de uma corda em reverse, esta parte aqui de baixo, isto claramente é um bom princípio de qualquer, de qualquer coisa. E tu tens é que estar a fazer, tens de conseguir fazer e estares com atenção ao que estás a fazer. Porque, pelo menos, no meu processo, como não venho com as ideias de trás, é agora em cima disto que, se calhar, agora, se puser um, um trompete ou um trombone cheio de reverb. Uh, com umas notas longas, pode ficar bem também só do lado esquerdo, e a seguir se aquele piano, já já vai ficar bem, percebes? Exato, mas é o que sai na hora. Sim, vivo tudo muito Saiu-te agora, é criatividade, era nesse sentido que estava a dizer: olha, David, agora a falar a sério, nós vamos para a fase final, eu ia te perguntar se tu estavas disposto a, se quiseres, a fecharmos a stream com uma canção tua. Eu estava a pensar isso só que o problema é que a outra que eu pudesse tocar de guitarra, que também é uma do próximo disco, eu já não a toco desde aquele... Quer dizer, e ensaia para tocar naquele, naquele tal concerto online e agora nunca mais toquei. Posso tentar perceber se eu me lembro, mas eu acho que não me lembro bem onde é que era. Ok, enquanto tu te vais lembrando eu vou agradecer a todas as pessoas mesmo... Se não lembrar é um disparate, não é? Se não te lembrar tocas outra vez o neutro. A todas as pessoas... Que estiveram aí a acompanhar a stream. Obrigado muito, muito, muito, muito ao David por ter participado neste pequeno espaço do Sr. Mapones. <risos> tá, tá, este vídeo vai estar disponível no YouTube nas Dicas do Gerardo, já, já deixei aí, vou deixar escrito aqui outra vez, no YouTube. Vai ficar para todo o sempre no YouTube. É aqui. E se deram, falam muito obrigado, se não deram follow deem follow e muito obrigado e se e não é... derem, é obrigado na mesma hora. não, se não derem não dão o que interessa é o conteúdo passar para fora e que as pessoas fiquem nestes dias mais contentes sem terem que pensar em coisas tristes isto é como alegria, que eu... é música como é esta guitarra? não te lembras da música David? lembro, espera aí espera aí, vamos lá calma eu não acha que não é neste, não é, não é neste traste? Pedro que era O coisa era diferente o, o ritmo. Ok. Já te lembras? Talvez sim, talvez não. Ok. Espera aí. Então eu vou-me despedir já de vocês todos, pessoal. O David vai tocar esta música. Eu vou fazer aqui as palminhas. E faço end stream para me despedir depois do meu convidado. Sem vocês aí, né? Já estás a ouvir, não é? Já. Vou dizer o se meu micro já me disse, não não tem, todos. Vem, sei se lembro da letra. Eu depois tu cortas esta parte. Eu também digo já beijinhos, que é depois tu cortares este bocadinho. <risos> Acho que é assim. Então pronto, esta música é uma que se chama Por Arrasto e que também. e que há tá também neste... neste próximo disco. Boa. Eu só. Sou... terem ficado aí, estas palminhas vão aqui ficar e assim me despeço de vocês todos grande abraço, muito obrigado pessoal até à próxima